Pessoal, bem-vindos ao canal do digital, Cripto Digital IPT. Hoje se calhar leva aqui um bocadinho e até, olha, se calhar até foi bom começar uma hora mais cedo porque isto se calhar vai levar mais de uma hora porque eu vou falar hoje uh, para fazer justiça ao thumbnail porque não é clickbait. Eu vou falar de 30 projetos, vou falar de 30 moedas. Portanto, a semana passada falámos das top 10 altcoins. Esta semana, portanto isto não é uh, conselho financeiro, mas uh, na semana passada falámos sobre a top 10 altcoins e esta semana é 30, 30 moedas, 30 projetos que têm potencial, potencial para, para fazer as pessoas ricas entre 2022 e 2024. O que é que se vai passar hoje na live? Hoje é muito interessante. Eu preparei aqui, eu puxei uma Fibonacci desde o zero... E eu vou explicar o que é que... Uma Fibonacci, não, uma régua. Uh, desde o zero, o que, é, o que é que isso significa? Significa que no histórico do TradingView, a gente não vê o histórico todo mesmo até ao fundo das moedas. Então o que é que eu fiz? Eu fui puxar mesmo do zero até ao topo das moedas que vamos falar hoje. E vamos ver uma a uma que moedas são, qual é o market cap, qual é que é o preço atual, qual é que é os projetos por trás dessas moedas. E são moedas, são 30, 30 moedas, 30 projetos que eu considero que têm um grande potencial para crescerem entre 2022 e 2024. Portanto, Bitcoin é a criptomoeda original desenvolvida por uma pessoa, um grupo de, de pessoas, sobre o pseudónimo de Satoshi Nakamoto. A criptomoeda não possui emissor central nem autoridade central e é regida pela comunidade de seus usuários. O preço de Bitcoin é definido exclusivamente pelo mercado e os usuários podem comprar Bitcoin por meio de vários serviços. A moeda foi lançada em 2008 e se tornou um grande fenómeno, tanto para a TI quanto para o mundo financeiro. As notícias do Bitcoin se tornaram um tema importante para toda a história da FinTech. A proporção Bitcoin para o USD está listada em quase todos os serviços financeiros Bitcoin é mantido como um algoritmo de prova de trabalho, portanto, para o work. é uma tecnologia que exige que os usuários forneçam o seu poder computacional para resolver tarefas matemáticas complexas, a fim de registrar e proteger transações. Esse processo é chamado de mineração de Bitcoin. Uma pessoa que participa da mineração de Bitcoin é chamada de minerador de Bitcoin, enquanto a mineração de Bitcoin é realizada. As transações são criptografadas através de algoritmo SH-256 e registada nos computadores de cada PIR, o que torna praticamente impossível alterar qualquer informação dentro da rede de Bitcoin. Ora, BTC, portanto, já vimos aqui, já, já falámos sobre o que, o que é que era o BTC, será uma das apostas entre 2022 e 2024. O market cap neste momento é de 458 bilio, uh, bilhões, bilhões bilhões isto é quase meio trilhão portanto isto é quase meio trilhão portanto quem pensa que isto ia, vai ao zero é uma pessoa que não percebe mesmo nada de, de BTC <risos> então vamos aqui continuar e tiram é de longe a rede blockchain mais popular depois do Bitcoin e hospeda a maioria dos aplicativos críticos para o ecossistema de criptomoedas hoje portanto é a espinha dorsal do DeFi e 5.000 exchanges descentralizadas, que é as DEXs, protocolos financeiros descentralizados, DeFi, tokens não fungíveis, NFTs, organizações autónomo, autónomas descentralizadas, que é as DAOs, e uma variedade de tokens populares como Unishib, ENS e sua própria criptomoeda nativa, Ethereum. Enquanto programador canadense nascido na Rússia, portanto, a people pensa que ele é rússia, ele de facto nasceu lá, mas... É, é, é canadense, portanto agora é cidadão canadense, estamos a falar do, do Vitalik, citado como fundador da Ethereum e foi chamado o príncipe das criptomoedas quando foi capa da Time ele é um de oito fundadores, portanto ele não é o único, é, o, é um de oito fundadores que trabalham no Ethereum já desde 2014 outros nomes incluem António Dilório, Amir para lá, para, para, para, aqueles, aqueles bacanas da equipa, não é? portanto são oito gajos Portanto, que é no entanto quem concebeu a rede quando aplicou o white paper e ora então temos aqui a página oficial do ethereum eu, eu, eu até já falei até já falei outras vezes sobre sobre aqui sobre esta página em que temos aqui uma parte que diz run a node e até tem aqui a ensinar como é que corre o node como é que se pode comprar e fazer etc portanto o ethereum tem muitas, muitas funcionalidades, portanto, é, é, é a mesma espinha dorsal do DeFi. Ora, market cap, temos aqui 215 bilhões, 215 bilhões, portanto, temos uma moeda que tem um market cap que é quase metade do, do Bitcoin, mas em preço está super desvalorizado, está subvalorizado, porque não, não vale nem, nem, nem metade sequer. Chainlink é um protocolo agnóstico de blockchain que atua como uma ponte entre blockchains e fontes de dados externas e fora da cadeia. No espaço criptográfico, esses protocolos são conhecidos como oráculos. Link é a moeda ou a moeda nativa da Chainlink e está entre as 50 principais moedas em termos de valor de mercado em USD. Embora as blockchains sejam altamente eficientes no armazenamento e registro de dados blockchain, elas não podem enviar ou receber dados diretamente de ou para fontes externas fora da, da cadeia. Funcionando como uma camada de, de abstração, a Chainlink permite que as blockchains interajam de forma transparente e segura com informações externas na forma de métodos de pagamento, eventos e feeds de dados fornecendo assim dados off-chain cruciais à prova de adulteração que adicionaram peso aos contratos inteligentes como acordos digitais válidos. Portanto, a Chainlink foi lançada no ano 2017 por Sergei Nazaró, formando em negócios de NIU, juntamente com um colega uh, graduado em ciências de computação da NIU, Steve Ellis. A rede Chainlink compreende uma grande comunidade de código aberto composta por operadores de nós provedores de dados, auditores de segurança, desenvolvedores de contratos inteligentes e muito mais. Portanto, é uma grande aposta. Então é assim, basicamente a Chainlink tem aqui várias opções. Uma delas é a gente poder correr o próprio node dela. Portanto, é vir aqui use cases, tem aqui NFTs gaming, tem aqui várias coisas, DeFi, products, tem aqui várias coisas. Portanto, isto quem, quem tiver interessado pode ver aqui em chain.link e tem aqui várias coisas muito, muito interessantes, uma delas é poder correr o um Node portanto aqui há de ter aqui uma opção há de ter aqui uma opção, possivelmente aqui onde diz Education Hub, possivelmente é aqui que está as informações para se poder o um Node mesmo mesmo no, no próprio Windows não é? Ora, vamos então aqui continuar para o número 3 do nosso top. Portanto, então temos aqui, puxando aqui do zero, puxando aqui do zero, a Dot. Portanto, estamos a falar da Polkadot, A Polkadot já fez aqui, ora, 99 milhões 64.445,29%. Portanto, é uma brutalidade esta moeda também, mesmo tudo envolvendo risco. Esta será uma das que tem menos risco não é para quem compra no Macchange. não agora é? então vamos então ver aqui aqui a Dota portanto ela neste momento está em décimo lugar eu não vi ali a linha da link a link está em está em 25 está no lugar número 25 portanto aqui na classificação do, do mercado eu não cheguei a ver aqui a um, portanto valor do mercado não cheguei a ver aqui fornecimento circulante, portanto isto não é uma moeda que tem um supply infinito, não é? Agora vamos pôr então aqui o link. Ora então, market cap, portanto já sabemos que não é uma moeda que tem um supply infinito, não é? Ele, ele é? ele é finito tem aqui o valor, máximo supply é aqui um bilhão de moedas, não é? Três, seis, até aqui é um bilhão, é um bilhão de moedas. O market cap está em 4 bilhões, 4 bilhões é bem bom, 4 bilhões. Embora a criptomoeda DOT, que é a Polkadot, tenha sido lançada em maio de 2020, a Polkadot, a Rede, foi fundada em 2016 quando Gavin Hood introduziu o conceito de blockchain interoperável em um white paper. Portanto, a Polkadot usa para chains, que não são blockchains independentes, hospedados na rede e paratrites que se conectam à cadeia de retransmissão principal. Essas parachains e paratrites podem interagir, interagir com outras blockchains como Ethereum por meio de pontos. UD deixou Ethereum depois de atuar como cofundador da CTO e fundou a Web3 Foundation em 2017 através da qual lançou a Polkadot. Os outros cofundadores da Polkadot incluem os especialistas em criptomoedas, Robert Aberler e Peter Kzaban. Ora, antes do lançamento do Polkadot, veio a rede Kusama, embora ambas as redes compartilhem quase a mesma arquitetura subjacente. Kuzama atua como um terreno experimental para desenvolvedores que desejam lançar produtos no Polkadot. Em outras palavras, Kusama é a cadeia de primos de, do Polkadot, onde os desenvolvedores podem testar, os seus aplicativos, antes de implementá-los na rede principal de Polkadot. É, é, é como se fosse uma rede, é como se fosse, não é, uma rede de teste. A criptomoeda relativa, a criptomoeda nativa DOT da Polkadot pode ser usada para decisões de governança, como determinar taxas de rede e processos de lenão para slots de parachain e para staking, para validar transações e proteger a rede. Portanto, já vimos que ela tem aqui um market cap imenso, meu. Tem aqui 10 trilhões. Meu. Ora, vamos ver, ver, ver então aqui o projeto. Portanto, aqui a página oficial. Multichain Vision for Web 3 Stars Air. Isto tem aqui. Portanto, esta é a página oficial. Vamos, vamos traduzir aqui para português. Portanto, vamos ver destas 30 moedas que têm potencial para subir muito entre 2022 e 2024. Vamos ver aqui o market cap, em que posição é que estão e quais é que são os projetos. Portanto, a, a visão multicadeia para a Web3 começa aqui. Portanto, Polkadot une e protege um ecossistema crescente bloco de chains especializados chamados Parachains, aplicativos e serviços no Polkadot, podem-se comunicar com segurança entre as cadeias, formando a base para uma web descentralizada verdadeiramente interoperável. Portanto, tem aqui verdadeira interoperabilidade, escalabilidade económica e transacional, inovação fácil de um blockchain, alta eficiência energética, segurança para todos, governança orientada ao usuário. Portanto, tem aqui, tem aqui a comunidade. Tem aqui a uh, tecnologia, tem aqui o desenho. Isto é muito interessante, meu. Isto é muito interessante. Isto é aqui o desenho aqui de uma rede, meu. Isto é interessante, meu. Para o caso, até network protocol, Vamos habitar e data para papel. Isto é só... Quem, quem, quem tiver interesse, ir aqui a para caso, ponto de network. Podem ver aqui várias coisas. Portanto, normalmente aqui vem... vem Uh, várias informações úteis mesmo até para, para quem quer programar ou correr uh, nodes, etc. Olha, Polkadot Boot, Network Monitoring and Reporting. Tem aqui Polkadot Boot, Polkadot Scam, Telemetria. Portanto, isto, isto é um projeto muito interessante. Isto tem várias aplicações. São, portanto, CiaCoin. Para quem não conhece a CiaCoin, é uma plataforma digital baseada em blockchain para armazenamento descentralizado de dados. CiaCoin é um sistema semelhante ao Dropbox, distribuído em uma rede descentralizada, compartilhada. Portanto, a CiaCoin, para quem não conhece, é uma, é uma, é uma das apostas que, que eu faço também entre 2022 e 2024, é uma das que vão bombar mais. É uma moeda que está em número 156 na, na classificação de mercado, Uh, o market cap é 243 milhões. E então o que é, que é a CiaCoin para, para quem não conhece? Portanto, a CiaCoin é uma plataforma digital baseada em blockchain para o armazenamento descentralizado de dados. CiaCoin é um sistema semelhante ao Dropbox, distribuído em uma rede descentralizada compartilhada. O valor da CiaCoin vem da ideia de fornecer um mercado de dados gratuito livrando-se da governança centralizada. A CiaCoin oferece uma rede livre de censura, fraude e taxas pesadas. Com a CiaCoin, os hostes uh, têm uma grande pilha de vários pacotes de opções. Os anfitriões podem definir preços específicos ou rentabilizar os seus serviços com publicidade. Existem também várias maneiras de fornecer, fornecer compensação caso alguém encontre uma prestação de serviço in incompetente. As transações monetárias na rede, a CiaCoin, são realizadas com a moeda SC. Ora, portanto, já vimos aqui o market cap, posição número 156 na classificação do mercado. Vamos ver então aqui a página oficial. Isto é o Explorer, aqui onde a gente vê aqui as transações. Vamos ver aqui, Ora, aqui na página oficial deles também então, tem aqui para para developers ou para quem quer aprender mais sobre a moeda. Isto é uma moeda que já me deu muito dinheiro a ganhar desde o início até hoje. Nunca pensei vir a apanhá-la tão barata como ao preço que ela está hoje. Dá para fazer aqui o download da, do software. Pois tem aqui várias. Tem aqui o do GitHub, tem aqui várias coisas in, interessantes. Portanto, .tech sgb que é a Songbird, a Songbird, esta aqui tem uma coisa muito gira, eu acho que é esta a Songbird, chamam-lhe que é o Canário, que se não for esta, é, ou, ou então é outra, mas eu acho que é esta, SGB, é isto, Songbird, vamos ver então aqui a página oficial, e está na, em posição 2011, às vezes é interessante uh, apanhar estas moedas que têm um grande potencial cá em baixo não é porque a gente quando compras que já estão lá no topa em cima elas já passaram assim a, a, aquele grande hype que elas têm não é portanto e a gente vê que este, esta moeda ainda está aqui no início isto ainda está, ainda tem aqui muita potencial portanto isto isto não tem muito tempo não é ora vamos ver aqui isto não faz a, a tradução nós temos aqui as exchange wallets temos aqui o papers, parece temos aqui várias várias informações na página oficial, um, capture para papá, isto aqui está com um Market Cap muito bacana também tem tem uh, portanto está na posição 2011 e o Market Cap está com 204 204 milhões, é bom tudo o que é acima dos 100 milhões tudo o que é acima dos 100 milhões é uma moeda é uma moeda interessante, não é? Esta aqui também já envolve algum risco. Esta aqui já envolve algum risco. No entanto, tem um grande potencial. Não deixa de ter, não deixa de ter um grande potencial, não é? Ora, a Saber é uma moeda que está em, no ranking que está a 2.118. Portanto, a o market cap. Ora... Saber SBR, portanto, esta é uma moeda que tem um grande potencial também envolve algum risco. Tem 5 milhões 445, nem é muito. Meu, 5 milhões, 5 milhões nem é muito, não é? Mas, por... Mas pelo menos tem um... tem um supply finito. Vamos aqui ver aqui o site oficial. Temos aqui as pumas. Pode-se fazer aqui o swap de várias, de várias moedas. Temos aqui as pulmos, por acaso nunca tinha visto, é muito bacana. Tem aqui as farms, myfarms, o SD, Sol, BTC e others é muito bacana. Tem ali o volt e depois tem aqui, pode escolher, aqui a rede que nós queremos ver aqui, Serum, Twitter, GitHub, Medium. Por acaso isto está a agir, mas podia ser mais completo, não é? Podia ser mais completo. Esta moeda tem um grande potencial, até porque ela custa e está mesmo a um preço Xuxa, não é? está, um, está um preço top Xuxa e portanto não é uma moeda que seja preciso muito dinheiro para investir. E se estes gestos forem for eliminados, já agora deixa cá ver. Eu não vou fazer isto com todas as moedas, mas só por curiosidade: quem compra 100 paus a 0.004, nem vou pôr o resto, dá 25 mil moedas se elas um dia forem a um, um cêntimo, eu já não digo um euro, mas um cêntimo, vezes 0.1, portanto, com 100 paus dá para fazer 2.500 paus. Portanto, é uma moeda que tem um grande potencial, estamos aqui a falar de percentagens, não é? Ora, vamos então passar aqui para as nossas moedas, portanto, isto não é nenhum top, eu estou a falar aqui por uma ordem que é o número 7, número 8, etc, mas isto não é nenhum top, ou seja... Todas elas uh, têm, têm, a mesma, têm as mesmas probabilidades, à exceção do Bitcoin, o Ethereum, a Dot e a Link. Não é? Essas a gente sabe que são mais certinhas, não é? Mas todas elas podem dar mais ou menos porcentagem. E só o futuro é que é que vai dizer. Portanto, isto não é nenhum é aconselhamento financeiro. É apenas moedas que têm um grande potencial, portanto, para bombar entre 2022 e 2024. Se a gente viermos aqui ver, uh, se viermos ver aqui, a gente temos aqui a Air, tem um market cap, tem um market cap de, tem um market cap de 9 milhões, não é? 9 milhões, 9 milhões, eu estou a, a ver as metas boias pequenininhas, 9 milhões e também tem um supply finito, portanto, isto, isto não é, isto não é infinito, não é? Não, não é, não é infinito. Esta também envolve algum risco, portanto, isto não é um Ethereum, nem um BTC, nem uma Link. No entanto, esta moeda custa dois cêntimos, não é? Portanto, o potencial dela é entre 2022 e 2024 subir, portanto, a percentagem que ela vai dar e depois, mais tarde, um dia, não é? Lá para 2024... Eu vou fazer um vídeo sobre as moedas de, que eu estou aqui a falar hoje e quanto é que elas subiram, não é? Portanto, vamos ver todas elas, uma a uma depois, quanto é que elas subiram. E então, vamos aqui ligar aqui o, o site oficial. Portanto, Alter, Take Your Assets, Interstellar. Isto é moeda interessante. Depois tem aqui, o que é que é Alter? Alter é uma, é uma das estrelas que giram mais rápido na galáxia. Portanto, de buscar o nome... E também é ponte de centrifu centrifuge para Kusama. Agora você poderá tokenizar ativos do mundo real e financiá-los na rede Kusama. Portanto, está aqui Tin, -tin Lake ou trin -lake. Tin -lake ao vivo no Ethereum. Tin Lake ao vivo em Kusama. Tin Lake ao vivo em Poncadote. Portanto, há aqui umas, umas ligações. Empurrando os limites de Kusama. A Alter combina a infraestrutura líder do setor construída pela Centrifuge para financiar, não sei se estou a dizer bem, para financiar ativos no mundo real. Portanto, na Centrifuge Chain, como os mais novos recursos experimentais antes de serem lançados em Centrifuge Chain, mesmo quando o Centrifuge Chain estiver totalmente ativo no Polkadot, o será usado para cunhar NFTs de arte, financiar ativos não descobertos e qualquer outra coisa que a comunidade Kusama traga para a mesa. Portanto, isto é um projeto também muito interessante. A gente podemos aqui explorar aqui no, no, no site da centrifuge ou centrifuge.io tem aqui uh, várias coisas que se pode explorar aqui neste site, muito bacanas. Vamos então aqui passar aqui à próxima. Vamos pôr aqui a era. Elas normalmente dizem ali como é que é o... Só que não bate uma com a outra, que foi uma coisa que eu também já reparei. Olha, ela está em posição, está em 956, está na posição. Está na posição 956 no mercado, não é? Vamos então passar aqui à próxima em ter um grande potencial entre 2022 e 2024. Portanto, a Secret está na posição. Está na posição número 166, portanto, está à frente até daquelas moedas que nós falámos in, in, anteriormente e que são muito importantes, está em 166. 166 já é uma posição já não é para todas. Está quase no, no top 100 site oficial. Ah, portanto, já, já agora o market cap tem 229 milhões. Portanto, já é uma moeda muito mais interessante. Está acima dos 100 milhões, não é? Mas tem um defeito. É que tem supply infinito. Esta tem supply infinito. É, é, um, é um defeito que ela tem. O preço faz sentido um euro 29 Por acaso, uh, quando a Rita me falou nesta moeda, eu esperei que ela baixasse e eu penso que na altura ainda conseguia apanhar um 1 euro. Portanto, aqui já, já estou na. Já estou a ganhar qualquer coisa. Portanto, está aqui 7,9% de subida. É uma pena ela ter um supply infinito. Ora, aqui será onde a gente pode ver aqui as transações, supostamente. Vamos ver aqui o website. O website da Secret é muito a giro, isto é, isto é muito louco. Tem aqui para aprender, não é? Secret Tokens, DeFi, NFTs, Get Secret, tem aqui Build, Documentation, um, recursos para programadores, tem aqui várias coisas muito interessantes. O ecossistema, olha, tem aqui DAPs, tem tools, tem, olha, tem aqui uma série de, de coisas muito fixas tem re, re, recursos todos os recursos mas aquilo que me que me atrai mais assim à vista é aqui as daps e quando a gente carrega nas daps a gente va vamos ver que a secret a secret é uma moeda que já que já tem estas aplicações todas para quem quer ver será secret.network tanto secret sem é secret.network ecosystem. portanto isto é uma moeda muito interessante tem aqui várias aplicações que era é só carregar era só carregar e abrir, portanto, cada uma delas faz aqui uma coisa diferente. Já agora, por curiosidade, por curiosidade, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Epa, estão aqui a falar no chat e eu não reparei aqui. Espera aí. Estou... Espera ah, aí. O que é que vai bombar? O António Morgado pergunta. Epa, eu estou aqui a falar na, no potencial de 30 moedas. E por que vai bombar? Epá, é assim, quando o mercado sobe, sobem todas, estás a ver no geral, umas mais que outras. Estas são as minhas apostas para 2022, 2024. São, são moedas que são interessantes, devido ao seu market cap, devido ao, ao, ao seu valor, devido à sua tecnologia, estás a ver? E hoje estamos aqui a ver, uh, basicamente, qual é que é a posição delas do mercado, qual é que é o market cap e o que é que os projetos fazem cada uma delas, estás a ver depois as pessoas, é que tomam as suas decisões, se, porque a gente não adivinha ao futuro, não é? Como eu acabei de dizer, quando a gente formos a, a novos tops históricos, eu irei fazer um filme, de novo, com as mesmas moedas, para vermos se realmente elas subiram a alguma coisa significativa. É? Uh, portanto, continuando aqui, em relação aqui à Secret, tem aqui várias, várias aplicações, cofre de dados, olha aqui, aplicativo de mensagens, privativo, seguro, que protege dados e identidade ao se comunicar online. Um token de valor bem. Isto aqui, cada uma tem a sua, cada DAP tem aqui as suas, as suas aplicações. Portanto, isto são moedas que não é moedas de pump e dump. Estas moedas têm algum market cap e do ponto de vista do investidor, para mim são interessantes. Estás a ver outra pessoa, pode ter outra opinião. Como é óbvio, não é? Ora, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, então, market cap. Temos aqui market cap 677 milhões. Está no ranking em 75, não é? Está aqui em 75 no ranking. Vamos aqui traduzir. Vamos aqui traduzir. E vamos, e vamos ver aqui. Olha portanto, para quem não conhece a Waves, Waves é uma blockchain multifuncional que suporta o desenvolvimento de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados, que é as DAPs. A blockchain foi fundada em junho de 2016 pelo empresário Sasha Narov, eu não vejo bem as letras, uh, com o Waves cunhado como seu token nativo. A Blockchain Waves foi projetada com a intenção de facilitar a criação e negociação de outras criptomoedas, simplificando os contratos inteligentes. Lançado em junho de 2016, após uma oferta inicial de moedas ICO, o Waves foi inicialmente construído com a ideia de abordar e melhorar as plataformas Blockchain anteriores, aumentando a velocidade, e a utilidade e facilidade de uso. Ao longo dos anos, a plataforma passou por muitas mudanças e atualizações com a equipa de desenvolvimento da Waves adicionando a função de contrato inteligente à rede principal da Waves em 2018, permitindo que detentores de token Waves e terceiros desenvolvessem aplicativos descentralizados, que é as dApps no blockchain. Vamos ver então aqui a página aqui, a oficial deles. Por acaso é gira aqui esta animação. <coughs> Por acaso que o design está muito bacana. Eu gosto muito deste design. Eu faço páginas web. Já fiz centenas de páginas, se não milhares. E gosto muito aqui deste jogo de sombras que eles fazem aqui. Está muito fixe. Por acaso aqui a nível de design está, está muito bacana. Eu gosto muito desta página. Vamos ver então aqui About Waves. Portanto, isto, quem quiser vir aqui explorar é em waves.tech isto está aqui é muito fixe. O Waves é uma pilha baseada em comunidade de tecnologias de código aberto, centralizado para criar aplicativos escaláveis e fáceis de usar. Portanto, isto pode-se usar a Waves para, para, para várias coisas. Ela é uma é um protocolo que é escalável. Está muito bacana. Está muito bacana. Ora, como eu disse aqui, isto está em lugar. Está em 75 e o market cap está em 675 milhões, muito bacana, está aqui para, para quem quer construir developers, não é? Tem aqui tudo o que é necessário, aqui a linguagem, ecossistema, o node, olha, para correr o node, vem aqui a explicar tudo para, para, quem, para quem quer uh, correr o node, está muito bacana. Ora, vamos então passar aqui à próxima... Vamos passar aqui à, à Ape, portanto, a Ape está em que lugar? A Ape está em 36 lugar, está no lugar número 36, o market cap é para 2 bilhões, 244 1892, mil, mil, isto tem aqui 2 bilhões e tal, né? sim senhora, número 36, em um lugar 36, ApeCoin foi lançado em março de 17/2022 com uma governança nativa e token de utilidade do ecossistema Aip, compreendendo a função Aip, o Aipcoin DAO e o conselho, a moeda Aip e o ecossistema atraíram muita atenção por causa da sua associação com a Yuga Labs, criado de criadores da coleção de NFTs Bora da Aip e Club. O ecossistema AIP visa contribuir o futuro da Web 3.0 e o WebCoin DAO, bem como a AIP Foundation, trabalham juntos para impulsionar o crescimento. O Conselho, o Conselho Especial da Fundação, composto por cinco membros, desempenha um papel administrativo a pedido do DAO. Os membros do Conselho estão sujeitos a mudanças todos os anos, mas o primeiro grupo em vigor há seis meses incluiu. Renomados investidores e figuras de criptomoedas, como o cofundador da Reddit Alexis Shanian, não sei se estou a ler bem, FTX Ventures, e chefe de jogos R.U. Maria Laleste, tem seu nome chinês, Sound Ventures, e cofundador da Animoca. Animoca? <risos> Animoca Brands. e Dean Streibeck e Horizon Labs. Muita fixe. Os nomes das gajos são, são, são muito bacanas. Inicialmente, os tentores de tokens ApeCoin obtêm apenas direitos de voto e governança no ApeCoin DAO, mas a Yuga Labs tem mais casos de uso reservado e planeia projetar mais produtos e experiência para o ecossistema Ape. No dia do lançamento do ApeCoin, 15% do fornecimento total de 1 bilhão de tokens Ape foi reservado para os tentores de bora de Ape. E há portanto, eles, é 1 bilhão de tokens que foi logo para, o, portanto, para, o, para os bacanos. That's no good. Então, temos aqui classificação número 36 e um valor de mercado de 2 bilhões. Está aqui muito bem, bem posicionada no mercado. Ora, vamos ver então aqui aipcoin.com e aqui, uma, aqui o design boy de agir. A esta página, eu adoro os macacos, é uma cena muito fixe. A página, por acaso, aqui também está muito bacana. Parece que há umas páginas antigas, e está, está muito Que Cajiro, isto está, está muito bacana. Quem quiser ver aqui a página, o tem aqui várias informações úteis. Tem aqui cenas muito bacanas. Eu, eu, eu gostei muito aqui da página principal. A Que Sim, senhora, está aqui muito bem, muito bem organizadinho. Eu gosto uh, par par particularmente aqui desta coin, está <risos> muito a gir, meu. Está muito a girar. Ora, aipcoin.com, meu. Pá, porque é que eu comecei esta cena uma hora mais cedo, meu? Uma hora mais cedo, meu. Ora, assim não temos aqui o mesmo pessoal que tínhamos às 8 mas também falta um minuto. Ora bem, vamos então aqui passar aqui à próxima. Isto ainda são boés, meu. Ora, vamos ver então aqui a spell, vamos ver aqui a spell. Ora, a spell está a valer, isto nem chega a um cêntimo. Temos aqui, podemos ver já aqui o site oficial. O Abra Cadabra Money. E está está muito a gerar esta animaçãozinha. Tem aqui o Leverage, Borrow, Position, portanto pode-se fazer stake. Tem aqui as ferramentas, Market Farm, Bridge, Swap, Analytics. Dá para conectar aqui a Wallet isto tem aqui coisas muito interessantes quem quiser visitar aqui a página abracadabra.money e podemos ver aqui podemos ver aqui deixa-me abrir aqui outra vez aqui a Spell, a spell. É, é muito interessante ela está aqui portanto tem um, market, tem, um market, tem um supply que é finito portanto não é infinito o que já é bom porque as moedas que têm, que têm o seu infinito é assim um bocado perigoso, depende do dono, não é? Está na posição 250 e tem um market cap de 17 milhões. 17 milhões. Portanto, esta será uma moeda que no meu ponto de vista terá muito potencial para subir até pelo seu próprio peso, não é? E pelo seu próprio preço e tudo. E aqui faz tudo sentido. Portanto, não tem não tem um supply infinito o market cap está acima do, dos 100 milhões e o preço não é não é nada assim não é nada assim muito caro não é? vamos passar então aqui para Astre. a Astre. a Astra é uma moeda que está no ranking está em 188 tem um market cap de 9 milhões podia ter mais não é no entanto é uma moeda que custa 5 cêntimos. vamos ver então aqui o site oficial não é onde a gente pode ver aqui Go To AP deixa eu cá ver aqui Token Network Multichain AP Usama então tem aqui várias várias informações sobre o protocolo e tem aqui muita coisa ligada mesmo aqui os supporters Microsoft Microsoft foi a Binance o caraças está aqui, está bem quitada. Vamos ver aqui a página oficial. Comunidade, Twitter, etc. Por tem aqui as informações. Já agora deixa lá aqui traduzir. Future Smart Contracts. Portanto, o futuro dos contratos inteligentes para a multicadeia. Astra, Astar Network conecta Ecossistema Polkadot ao Ethereum. Cosmos e todos os principais blockchains de camada 1. Portanto, a layer 1. Tem aqui o valor total em locket. tá 200 milhões. 200 milhões. Já agora o valor market cap. Isto aqui não bate certo. Isto aqui não bate certo. Está em de 200 milhões, mas o market cap tem... Está abaixo dos 200 milhões. Há aqui um destes números que está errado. Ou é este ou é o outro. Deve ser este daqui. Isto deve ser um deve ser um valor aproximado no entanto, esta moeda uh, a Doge, uh, a DODES é uma moeda que tem uma grande comunidade vejam só a comunidade desta moeda, tem meio milhão meio milhão de membros da comunidade, portanto isto tem é uma grande comunidade, não é? a comunidade também é importante para uma moeda, não é? porque uma moeda que não tem adoção tanto o coração do futuro de várias cadeias a Aster Network é uma porta de entrada para o futuro multi cadeia conectamos vários blocos de camada um ao palco a outro por meio de Astra Network portanto isto é uma moeda que tem a sua tem o seu valor, tem a sua utilização não é? para quem quiser usar é o aplicativo é só carregar aqui e vai usar possivelmente aqui até pode fazer staking que é o que eu estou a ver ali acho que pode fazer ali staking e tudo não é? ora Agora, vamos então aqui continuar, vamos então aqui continuar, aqui vamos passar para a Anc, a Anke tem um valor de 3 cêntimos, ela está aqui no ranking 126, está aqui no ranking 126, uh, e vamos ver aqui então, vamos ver aqui então, Eu vou meter aqui em português, vou descrever aqui um bocadinho desta moeda que é a Anc, a Anke. portanto. Uh, portanto, fundado em 2017 pelos graduados da UC Berkeley Chandler, eu estou a mal isto porque as letras são, as letras são pequeninas mesmo, e Ryan Fang, Anc Network, que é um provedor de infraestrutura web 3.0 descentralizado, para uma variante de blockchain, Anc visa simplificar a interação com blockchain, para construtores de apps e usuários de varejo. Boa noite, Sérgio. Boa noite aí a todos. Pá, eu comecei uma hora mais cedo sem querer. Carreguei aqui no. Carreguei aqui no botão. Estás a ver? Uh, eu carreguei aqui no botão uma hora mais cedo e eu não podia. Eu não podia depois pá, mandar fora a live porque estava já o link em várias plataformas. Para quem não sabe, hoje estamos a transmitir em grupos do Facebook, páginas, perfis, tweets, Twitter, YouTube, etc. Estás a ver aí? E então é assim, vamos então ver aqui o que é que este projeto faz, que é a Anc, não é? Vamos entrar aqui na, na página oficial. Ora, a infraestrutura web 3 mais rápida e confiável. Portanto, isto tem aqui várias, várias... Olha, tens aqui, confiável por Polygon, Binance, Optimism, tem aqui várias cenas ligadas. Para mim é uma moeda que é muito interessante, não só pelo market cap, não só pelo ranking, e também pelo seu valor, porque uma moeda 3 cêntimos, 100 paus, um gajo com 100 paus comprar aqui um supply, basta isto subir para um cêntimo que já... Que subir para um, um, um cêntimo uma coisa mesmo que seja insignificante é óbvio que num, num boom market sobem todas juntas não é? estas moedas que valem menos são aquelas moedas que se pode comprar mais supply com menos dinheiro e então são moedas que são moedas que, que tem o seu potencial, portanto eu não estou a dizer que são as moedas que vão à lua isto não é o bitcoin, como é óbvio são 30 moedas que eu escolhi que para mim tem potencial para elas poderem subir, é óbvio que isto não é um aconselhamento financeiro, cada um faz a sua, aqui como o António Morgado está muito incomodado pelos meus critérios de escolha, não é? Ele há de ter os dele, o dele deve ser uma bola mágica, tipo deve adivinhar, ou foi um amigo que lhe disse, Tanto tudo isto são moedas que estão uh, listadas no Kraken, que é uma grande exchange com milhões de utilizadores, e é uma moeda que envolve risco como todas as outras, mas é uma moeda que é muito mais interessante, portanto, não é uma porcaria qualquer, que tu compraste aí de um pump e dump, não está listado em lado nenhum, não tem market cap nenhum, não tem ranking nenhum, portanto, estes são os meus critérios. 30 moedas, portanto, vamos aqui para a número 15, que é quanto, esta moeda, portanto, está aqui em um lugar 106, o interessante destas moedas é que, a gente quando compra Ethereum, um bitcoin, um link, dot, essas moedas que já estão assim mais avançadas no top, são moedas que já têm assim um preço mais elevado. A cena é descobrir moedas que estão cá mais em baixo, que têm potencial para elas virem mais para cima. Portanto, essas são as pérolas que a gente tenta descobrir em todos os bear markets, porque num bull market elas sobem todas juntas. Eu não acredito que nestas 30... Não haja muitas delas que vão fazer uh, subidas para significantes a nível de percentagem. Não estou a dizer que uma moeda que custa 0,001 que vai aos mil paus. Estou a dizer que basta subir para um cêntimo que já tem um potencial de percentagem enorme. Prontos, é basicamente é isso. E então, aqui em relação a quanto, ela é muito interessante, até porque dá para instalar no computador um Node. Porque no outro dia a gente falámos lá no grupo sobre uma cena importante, que é o seguinte. Uh, olha, foi hoje, foi hoje. Estavam-me a dizer qualquer coisa sobre um protocolo, não sei o que. Eu disse, olha, eu gosto do DeFi, eu compro moedas, altcoins, né? eu compro altcoins, mas eu não meto um único euro em DeFi porque eu não confio nesses protocolos tu metes lá o dinheiro e, e podes ficar sem ele. No entanto, eu gosto de experimentar os projetos Gosto de fazer staking da mesma, mas é tipo, instalas um node no, no teu computador ou numa máquina qualquer e fazes tu o staking, és tu que tens o programa, não está bloqueado num exchange ou num protocolo qualquer, percebes? Portanto, se eu meter dinheiro, eu tenho que ter o controlo de onde é que está o dinheiro. Portanto, eu apoio o DeFi de outra maneira. Portanto, gosto de ser eu a utilizar, se for eu que controlo, ou gosto de usar, como eu mostrei no outro dia, aí uma moeda que era a... Tem um site que é o Odyssey, que é tipo o YouTube. Há muita utilização sem ser com o dinheiro. Uh, boa noite, Josh jo jo Max. E aqui é o Gustavo Santos. E então é assim. Uh, e eu falei então que, pá, eu não meto lá um, um euro No entanto, sou capaz de meter euros em DeFi se tiver eu o controle do Node. Por exemplo, agora, pôr o dinheiro em um protocolo que amanhã podem me podem bloquear ou acontecer a uma cena qualquer, é pá, e se não, tipo, eu não tenho essa coragem, daí que quando os meus amigos dizem ah, eu tenho não sei quem staking. é staking, tudo bem, é que eu estou a ganhar não sei quanto por dia, tudo bem, man. não tenho nada contra isso, mas tu és corajoso, tu és corajoso porque eu não tenho essa coragem, portanto, gosto de usar DeFi, compro moedas altcoins, gosto até de fazer staking, se for eu a ter o node, mas pôr o dinheiro em protocolo, esquece lá, esse tipo não... Não estou nessa, Vanessa. Eu estou a criar conteúdo, estou a mostrar aqui projetos, 30 moedas que eu próprio comprei algumas, tipo a grande maioria delas, e estou a explicar o porquê que são interessantes, como é que é o projeto, o que é que as moedas fazem, como é que é o market cap, como é que é a posição delas do ranking. Eu acho que isto é uma coisa muito interessante. Eu próprio estou a ver coisas que eu nunca tinha reparado em algumas moedas, percebes? Até do ponto de vista do dos projetos, portanto, aqui a é Quantum, como eu disse, já não é uma moeda qualquer, portanto, é uma moeda que isto dá para tu instalares uma AP de staking ou no telemóvel, até num computador Windows, repara bem, tu podes chacar um execute, tu podes chacar um execute, podes meter no computador, não vai fazer o download de toda a blockchain, portanto, não tens que correr... Um ASIC nem um, um computador específico é óbvio que se o fizeres melhor, se tu tiveres um computador dedicado, melhor. Mas se tu quiseres pá, como com é só um, não é? Se tu quiseres pôr isto é num computador que tens aí em casa, metes-lhe uma VPN e espetas Quanto tanto podes fazer staking, não há um número mínimo de moedas, penso eu. A última vez que eu vi, penso eu, e dá alguma coisa por ano que eu também não sei do ponto de vista de staking se é interessante ou não mas eu já fiz esse teste, portanto isto é muito bacana, dá para funcionar no Windows, para aqueles que têm, para aqueles que têm uh, problemas de, pá, tipo Linux não sei o que, eu expliquei aí num, num outro vídeo como é que se fazia staking podem ver então aí no aí no coisa de, de nodes, é para um grande propósito aqui para, para o AMIAR, para o Pico Ano, é o horário que é às segundas e quintas-feiras, a partir de agora eu já não vou mudar mais o horário, é segundas, quintas-feiras, às 8 horas, houve hoje um erro que eu carreguei uma hora mais cedo, carreguei no botão de sem querer, pá, tipo, quando eu vi, já estava, já, já não podia fazer nada, já não podia apagar a cena. Continuando, então, aqui a quanto? Como eu já disse, isto para fazer staking e tudo, está no ranking 106, portanto, a cena é apanhar as moedas cá embaixo antes de elas subirem, porque quando já está num ranking mais acima, já não tem... Um valor tão interessante como tinham quando estavam cá em baixo. e o market cap dela. Atenção, o market cap, o market cap dela desta moeda. Portanto, uma moeda que está no ranking 106, não é com um market cap quase de meio, meio bilhão. É pá, é uma moeda que isto está altamente desvalorizada. Isto são quatro, custa neste momento 4 euros e 4 dólares, 4 dólares e 18. Portanto, é uma moeda que eu considero super interessante. Não é? Portanto, é assim, o Quanto é uma plataforma blockchain projetada para a criação e manutenção de aplicativos? Portanto, só por aí é uma moeda que tem muito potencial para, ser, para, para ter mais, mais adoção, não é? Portanto, foi projetado para a criação e manutenção de aplicativos. A criptomoeda Quanto combina a segurança da UTXD Model, com as contribuições de muitas máquinas virtuais, incluindo EVM. Olha, EVM eu deixo no, no meu curso. Uh, x 86 portanto, VM, portanto, isto... A moeda Quanto é baseada no mecanismo de consenso Proof-of-Stake e no Decentralized Governance Protocol, DGP. Esta combinação permite alterar as configurações individuais do blockchain usando contratos inteligentes, por exemplo, o tamanho dos blocos no Quanto pode ser aumentado, sem ter que passar pelo difícil processo de um hard fork. A Quantum também fornece soluções focadas em negócios para causas corporativas. No momento desta publicação, o recorde de preço da moeda Quantum é de 94.7, portanto, já não é o de hoje. O pico de preço foi atingido em janeiro de 2018, portanto, isto é uma moeda, do meu ponto de vista, é muito interessante mesmo. Muito interessante, meu. Olha, boa noite a todos. Aqui é o nosso dread, do grande Sérgio. Ora, vamos então aqui continuar, ver, ver aqui então aqui qual é que é aqui uh, o site oficial. Vamos ver então aqui... Ah, oh, 404! <risos> Será que eu carreguei bem ali no Coisa? Ah, carreguei bem. Está em baixo agora. Deve, deve estar para, para manutenção. No entanto, o ExpoMorer aqui da da moeda está, está a binar bem onde a gente podemos ver aqui as transações infelizmente agora não dá para entrar não dá para entrar aqui na, aqui na página oficial e é uma pena esta moeda é muito interessante porque um gajo pode fazer staking sem estar a depender da de exchange é óbvio que há outras também fazem mas esta tem a particularidade de funcionar no Windows mesmo um gajo pode fazer o download do execute faz o download da exchange do, de todos os blocos não é e pá, eu carreguei aqui mal no meu. Agora, quanto... Quanto... Era para ver se tinha aqui mais algum site. Tem aqui outro, tem. Tem um alternativo. Se não dá este, dá o outro. Tem aqui vários, tem aqui três. Ok, está aqui. Portanto, tem aqui várias, várias, várias utilidades. Eu, eu queria era ver a página oficial. Portanto, isto é aqui o quanto aplicado em várias coisas, tem aqui os sites aqui de várias de várias cenas que estão a ser utilizadas isto como eu disse é usado para várias várias daps, não é? isto não é a página que nós queríamos abrir que é aqui o quantum.org que agora está em, está em manutenção não dá agora para abrir que é uma pena mas vocês depois podem vir aqui ver mais tarde isto é muito interessante portanto isto já está a 4.19 paus isto está a subir, mano já está subiu já a 0,6%, mas isto, está, isto é uma moeda muito interessante o quanto, muito interessante mesmo. Uh, ora bem, vamos então aqui continuar, vamos então aqui continuar, agora a seguir o quanto, temos aqui a Uni, a Uni para mim também é uma moeda muito interessante, o market cap está em 6 bilhões, portanto tudo que está acima de 100 milhões para mim, é interessante, cada um... Há uns que 10 milhões chega, há outros que têm que ter um bilhão, man. É os meus critérios. Uh, para mim, tudo que está acima de 100 milhões é o suficiente para eu para eu, para eu comprar. E está no ranking 16, atenção. Ranking 16, a Uniswap, a Uniswap. Isto a Uniswap dispensava... Dispensava apresentações. No entanto, há pessoas que... Tenho a certeza que que não conhecem, uh, que não conhecem bem a moeda ainda, e então vamos aqui ler aqui a, a, aqui a transcrição que eles fizeram. Ok, temos aqui também o web, temos aqui o web também aqui online. Ah, vamos aqui ver, o protocolo Uniswap é uma das exchanges descentralizadas Dex de código aberto mais populares no ecossistema de criptografia, ao contrário da Coinbase e Binance, o se permite que os usuários comprem e vendam criptomoedas sem ter controle centralizado sobre a plataforma. O projeto foi criado por Aidan Adams, ex-engenheiro mecânico da Siemens, com a V1 do protocolo entrando em operação em novembro de 2018. Posteriormente, a V2 foi lançada em maio de 2005 e a V3 em maio de 2021, permitindo trocas diretas entre qualquer token Ethereum RC20, introduzindo novas opções para alocar liquidez. No entanto, esta moeda também já teve queixas e problemas com a lei. As pessoas estão a meter processos em tribunal na Uniswap, não tem problema nenhum de nada. O problema é que o uh, problema não é da Uniswap o problema é que há pessoas que estão a ser escamadas com moedas que estão a ser feitas na Uniswap Uh, eles criam lá moedas com a Uniswap e depois fazem pump e dump. E as pessoas pensam que a Uniswap tem alguma responsabilidade nisso, é assim, tem responsabilidade só apenas no sentido que disponibiliza as ferramentas, não é responsável direta, portanto, aqui um é descentralizado, não há ali ninguém tipo que não é para fazer pump e dump de moedas criadas lá, Uh, mas a Uniswap não tem a culpa de nada, não é? Quem, quem tem a culpa é as pessoas que se aproveitam certas situações para tentar ganhar dinheiro portanto a Uniswap não tem nenhum problema nisso portanto, como eu já vi aqui isto tem aqui 6 bilhões de market cap, quase 7 está no ranking 16, como eu disse para mim é uma moeda muito interessante tudo está acima dos 100 milhões até pelas suas funcionalidades, não é? E também é um projeto que faz aqui coisa, é, faz uma, resolve problemas, não é? Portanto, aqui se nós carregarmos aqui a chape vamos ver aqui onde é que a gente pode fazer aqui a, aqui a troca de moedas, não é? Podemos aqui trocar, vamos ver aqui a pum votar, tabelas, e há de haver para aí um sítio que eu tenho a certeza, agora não sei ex exatamente onde é que é, onde a gente pode criar, podemos criar aqui a nossa moeda, meu, por acaso agora não estou aqui a ver tabela, mas me trocar aqui, não é de certeza. Mas há de haver para aí uma opção. Há uma opção que é o NCC neste site, que dá para um gajo criar moedas e está a haver problemas em relação a isso. Mas a Uniswap não tem culpa de nada. pois temos aqui a seguir o, o KPSM. Olha, esta moeda tem uma psicologia e uma analogia muito gira por trás. Eu acho que é esta, que é o KPSM. Há uma cena... Eu, eu acho que é esta, se não for, estou a meter uma gafo do caraças, mas a gente já vai ver. Olha, até podemos, até podemos começar por aí mesmo. Em vez de ver já os números, primeiro vamos já, já ver aqui o site, que é para eu aqui não me enganar, mas eu tenho quase a certeza que é esta que chamam que é o canário da rede, meu. Ora, portanto, a origem de Pusama. A relação entre sociedade e tecnologias se deteriorou ao ponto de grandes entidades rotineiramente entenderem e ultrapassarem a sua autoridade. Portanto, Cosama é uma rede construída... Ah, cá está, é isto mesmo. Olha, reparem bem. Cosama é uma rede construída como um canário da mina de carvão. E já vou explicar o que é que significa isto. Cosame é uma rede construída como um canário de mina de carvão que assume riscos e se move rapidamente para o seu primo Pocadote. Portanto, vocês já viram, ao longo destas moedas todas, quantas delas estão ligadas à Poncadote. Adote, adote, a dot, portanto, muitas moedas estão ligadas à Poncadote. Portanto, a dote é uma moeda muito importante, hein? muito importante. A gente fala na link porque ela tem os oráculos, mas a Dot também é uma moeda que tem o seu papel muito importante e destas 16 moedas ou 17 que nós já vimos, uh, muitas delas estão ligadas aqui à, à Dot. Aquilo um que é muito interessante eles falarem aqui sobre o canário da mina de carvão, que eu já vou explicar o que é que significa. Diz assim: uh, Cosama é uma rede construída como um canário de mina de carvão que assume riscos e se move rapidamente para o seu pr pr primo Cadot, que é uma plataforma viva uh, criada para que os agentes de mudança retomem o controle, estimulem a inovação, interrompam o status quo. Portanto, o canário da mina de carvão é o quê? O canário da mina de carvão é uma cena que funciona assim antigamente os mineiros quando iam para, a, para as minas não é porque podia haver uma bolsa de gás e não sei o que os mineiros morriam lá todos e eles levavam um canário dentro de uma dentro de uma gaiola portanto os mineiros das minas de carvão quando iam para as minas levavam dentro de uma gaiola um canário dentro de uma dentro de uma gaiola levavam para para a mina. E se o canário começasse a estrelhar ou peidassem, já sabiam que tinham que bazar a mim para fora porque podia haver a mesma bolsa de gás. Portanto, eu achei muito interessante eles meterem aqui que isto é um protocolo que... Portanto, a COSAM é uma rede construída como um canário de de carvão, que é para avisar os perigos. Eu acho esta moeda também muito interessante. Vamos aqui aos números, então. A gente começamos aqui pela, pelo site oficial. Uh, portanto, aqui em relação aos números, como é que a gente estamos aqui? Olha, não é uma moeda com supply infinito, só por aí, também é um dos critérios que nós podemos escolher, destas todas, que nós já vimos só uma, pelo menos das que eu vi, que não, só uma é que tinha supply infinito, o resto, todas eram de supply infinito, ou seja, não dá, porque quando eles uh, fazem mais moedas, podem estar a diluir o valor, tal como fazem com o Fiat, nos dias de hoje, daí que os maximalistas dizem que o DeFi é uma réplica do Fiat, mas na verdade as moedas não as moedas não são todas iguais, não é? Então vamos ver aqui, o market cap está acima dos 500 milhões, portanto para mim está quase 6 vezes mais do que o, no, o, o que é interessante, porque é assim, uma moeda, quando está nos 100 milhões mais ou menos, até portanto, é uma entrada boa nessa moeda, independentemente... Do assim, se for uma moeda que vá subir, não é? Porque uma moeda que está em 100 milhões, imagina ela vai para os, para os 500 milhões, tu já entraste quando o market cap ainda estava a começar. Ou seja, o DeFi é como se fosse uma caixa em que todos metem dinheiro lá dentro dessa caixa, não é? E aqueles que metem primeiro são aqueles que pronto, têm, mais, têm mais valor uh, no supply que eles compraram, não é? Portanto, então os 100 milhões. É o suficiente para ser pá. Já não é uma moeda assim de fatela, não é? Mas já é tipo, pode ser o início de uma de um market cap maior, não é? Por exemplo, quando ela entrou no Bitcoin, quando ele estava com market cap de 100 milhões, tenho a certeza que dessa altura para hoje uh, o supply que eles compraram estava. Tá, é, é, é uma estratégia, é uma estratégia aqui a nível de ranking. Aqui a nível de ranking, está no ranking 90, já está no top 100, não é? E com 589 milhões de market cap, Pá, está muito interessante, para mim está muito interessante esta moeda, portanto esta é uma das moedas que eu, que eu aposto e sei que tem potencial no futuro para vir a dar, é uma boa, é uma boa porcentagem. Agora vamos passar então aqui ao próximo. Ora, Litecoin, <risos> Litecoin, pá, é assim, fazer aqui uma coisa de moedas uh, que têm potencial de subir e não pôr aqui o Litecoin era uma vergonha para a raça cigana. Olha, isto não está aqui a aparecer o gráfico, Tony. <risos> Mas não interessa, portanto, marca está no ranking número 22, já é uma moeda mais segura do que essas novas, só pelo facto de já cá andar... Há uns aninhos uh, já levou muita chapada, já levou muita soco na cara e ela ainda anda cá, e ela ainda anda cá. As novas, a gente já não sabe se elas vão durar o mesmo tempo que a Litecoin chegou até hoje. Portanto, ela está no ranking número 22, portanto, está no top 30 ou no top 50, como queiram, e tem um market cap de 4 bilhões. Portanto, isto não é brinquedo, 4 bilhões é muita guita. Isto é, isto é muito arranco, Guita. Portanto, quase quase 4 bilhões e meio, top número 22. A Litecoin até dispensava apresentações. No entanto, para quem não conhece, vamos aqui fazer aqui uma breve descrição e já, já vamos ver aqui o site. Já vamos ver aqui o site. Então, é assim: Papapá. Uh, Portanto é assim, o preço do Litecoin descolou novamente perto do final, espera aí, está uh, aqui, de acordo com o nosso gráfico de preços ao vivo do Litecoin, o preço do Litecoin em termos de dólares oscilou em torno de 5 dólares até março de 2017, portanto veio dos 5 dólares, é muita atenção, 2017, até março de 2017, exceto, pela breve, pelo breve rally no final de 2013, quando o preço do Litecoin ultrapassou 40 dólares em 2017, no entanto a altcoin teve um aumento de preço de mais de 2 mil por cento, entre março, março e setembro. Passado cerca de 4 dólares para quase 90, portanto passou de 4 dólares para 90 dólares. E é uma moeda que já há muito tempo, isto é um dinossauro das moedas antes de cair novamente, o cair é normal, é necessário e é saudável, portanto ela hoje ao preço de hoje está a 62 dólares, está agora a subir e a última vez ela já chegou aqui, já apanhou aqui uma grande, agora não tenho aqui o gráfico, mas ela subiu muito, ela, ela subiu aqui muito, portanto isto é uma moeda, será das mais seguras que existem, portanto não há nenhuma moeda segura, mas esta será, esta, esta será das mais seguras, ora vamos ver aqui então aqui o site oficial vamos ver aqui o site oficial aqui da da Litecoin da cryptocurrency for payments portanto quem quiser fazer pagamentos com Litecoin pode aqui sacar aqui a, a aplicação esta já levou muita chapada os bugs que tinha que ter é assim não há nenhuma que está livre de bugs mas esta já já passou uns aninhos e com o passar dos anos, pá, os bugs aparecem mais ao início, não quer dizer que não venha a aparecer outro, mas uh, esta, já, esta já anda cá há muito tempo. Portanto, já foi muita coisa resolvida. Portanto, temos aqui, pode-se fazer download para o Windows, olha que interessante. Tanto para o, para o Windows como para a Apple, como para o Android. Aliás, isto não é o Android, o Android está aqui. Tanto para o Android, isto é para o Linux. Pá, tem aqui. Olha, download, man, download. Isto é muito bacana. Isto é uma carteira. Isto é uma carteira, portanto, muito bacana. Litecoin já anda cá. Uns aninhos, não se esqueçam. Esta já provou que sobrevive ao tempo. Já há as novas, a gente não sabe se há aí moedas novas que a gente não sabe se vai se vai se vai durar tanto, não é? Vamos então passar aqui para o número 19. A Shiba, man. Desculpa, lá <risos> tem que ser meu tem que ser porque é assim isto é o meu ponto de vista outra pessoa pode ter outra pode ter outra opinião então é assim um, deixa-me ver aqui espera aí, Não está transmitindo está, está. Um, uh, uh, uh. então é assim uh, a Shiba está a um preço pá, top xuxa todas as moedas têm 4 zeros desde que elas chovam são interessantes não é? Eu vou dar um exemplo da Nano ou da ADA. A ADA não é um bom exemplo. Ela chegou a ter zeros, mas não teve assim tantos. Mas a Nano, a Nano chegou a ter muitos zeros. E a Nano era uma moeda como é hoje, tipo a Doge. Ou não estou a dizer que é uma memcoin, ou que é isto, ou que é aquilo, ou que é o outro. Não estou a definir pelo tipo de moeda, estou a falar dos zeros. Nesse sentido, dos zeros, a Nano era uma moeda que tinha muitos zeros. E os putos todos, quando iam para o McChange, a está, não é que é boa? E a primeira pergunta que eles faziam é: essa exchange tem a nano? Portanto, se não tivesse a nano, pá, o pessoal não, não queria, os putos não, não, é, não queriam um Act exchange que não tivesse a nano, porquê? Porque os miúdos têm pouca guita, é? para já eles nem deviam dar no mercado, mas a verdade é que andam. Uh, têm, têm pouca guita, então para eles 5, 10, 20 paus, estas moedas de 000, não sei o quê, uh, que naquele caso era a nano, e aqui eles faziam guita, eles ganhavam guita, estás a ver? E, e eu lembro-me que a Nano, pá, nunca ninguém dizia que, que a Nano ia chegar a um euro. Nunca ninguém dizia, eu acho que ela até já chegou aos dois euros, chá, vou errar, não vou ver agora o gráfico. Mas ela subiu, pouco estava com uns zeros, ela até subiu muito. Ou seja, alguém que tivesse comprado 20 paus, mesmo 5 paus, mesmo 50 paus ou 100 paus, de uma moeda com moeda zeros. Se fizerem as contas a um euro. Man, aquilo dá a moeda guita. Aqui, aquilo dá a moeda guita. Olha, eu não sei qual, quanto é que estava a nano. Vou ter aqui 4 zeros um Pronto. Eu não sei quanto é que estava. Mas vamos imaginar. Uh, vamos imaginar sem paus. sem paus. Não vou pôr mil. Porque eu podia pôr mil. Ou podia pôr mais. Não é? Porque há pessoas que tinham mais do que mil. Tinha mais de 5 mil. E outras se calhar muito mais. Ora, 1000 a dividir por 0.401 vezes 1 euro portanto, a Nano não foi 1 euro a Nano foi quase aos 2 ou aos 2 salvo erro Eu agora não estou a ver o gráfico posso me estar a enganar olha, a calculadora dá erro meu. a calculadora dá erro isto é muita guita, meu. muita guita isto são moedas que podem deixar um gajo milionário mesmo isto é realidade, não é clickbait ou seja, a Shiba a Shiba tem uma grande comunidade a gente sabe que a Dodds tem uma grande comunidade e a Dodds, pá, depois é daquele pump, fizeram aqui a Shiba. E a Shiba é uma moeda muito querida, tem uma grande comunidade. E a Shiba, não é para subestimar, a Shiba tem quase 7 bilhões, meu. Isto é superior, a portanto, uma Memcoin tem um market cap superior a moedas com bons protocolos, com uma boa utilização, com, epá, que a nível de... de de fundamentos que fazem muito mais sentido do que a Shiba, como é óbvio. No entanto, a Shiba tem qualidades que essas moedas não têm. Há aqui um grande potencial, este vídeo trata-se de potencial, portanto eu não adivinho o futuro, não estou a fazer aconselhamento financeiro, mas do meu ponto de vista e seguindo os meus critérios para uma escolha de uma moeda, a Shiba não posso deixar de dizer que é uma moeda interessante portanto até pelo próprio preço portanto uma moeda que tem reparem bem nós temos moedas com 500 milhões e custam 10 paus 20 paus 100 paus e temos esta moeda que tem um market de cap de quase 7 bilhões e tá a 0.000 pá é assim isto é óbvio que pode subir uma grande porcentagem não, não eu não tenho dúvidas nenhumas disso é assim vai acontecer não sabemos mas tem potencial, tem. O potencial está lá. Portanto, até porque ela está no número, 15, no número 15. E eu acho até que ela estava no número 10. A gente deve estar porque isto vareia de sítio para sítio. Se a gente viermos aqui ao, ao CoinMarketCap, eu tenho quase a certeza que ela estava em décimo. Porque isto muda... Se a gente for a um sítio, está num ranking. Se for a outro, está noutro. Deixa cá ver aqui, em décimo lugar... Não, por acaso está mesmo, desceu. Portanto, tem aqui agora em décimo lugar, para o KDOT Dodge, olha, Dodge agora é, é, é, é que está em décimo. Ou se calhar já estava eu estou a confundir com a Shiba. A Shiba está em décimo quinto lugar mesmo, e é o que está aqui, portanto, décimo quinto lugar. o um market cap de quase 7 bilhões, que dá bailo à Link e a outras moedas que têm um grande fundamento. Portanto, isto não dá para ignorar. Uma moeda com market cap de 7 bilhões... E olha o que ela custa, tem zeros. E como eu já disse, há moedas que têm um market cap muito inferior e o preço delas é muito mais alto. Portanto, isto aqui parece uma bomba pronta a explodir. É pá, suba, deixa, uh, suba muito, deixa suba pouco ou muito, não é? Suba, uh, suba pouco ou, ou suba muito. Ela, quando o, o mercado todo subir, esta vai subir de certeza. Qualquer coisa, muito ou pouco, sobe. E quem está na posse de supply desta moeda tem a certeza que o potencial de porcentagem é, é elevado. Meu. Mesmo que não aconteça neste ciclo, há de ser no outro. Porque a Nano, como eu dei aqui o exemplo, também andou há não sei quantos anos e um dia passou de um euro. Estás a ver? Olha, tipo a Luna. A Luna agora, se calhar não é num ciclo nem em dois, vai voltar a um euro. Mas se calhar chega lá e o pessoal não... Não se toca disso, não é? Pode acontecer. Pode acontecer. A gente nunca deve estimar, a gente nunca deve subestimar um market cap de 7 bilhões, meu, porque como nós vimos aqui, não foram todas as moedas destas 16 ou 17 que já vimos, que conseguiram chegar a um market cap destes, não é? E se entrarmos aqui, pá, isto é uma, é uma meme, não é? Isto não tem aqui é um fundamento, portanto isto aqui até está ao nível infantil <risos> de meme memcoin mas tem uma coisa que o Henrique disse uma vez que é, pelo menos esta não pretende fingir que faz alguma coisa importante, não pretende enganar ninguém, ela está aqui e chegou e disse eu sou uma memcoin, queres comprar queres, não queres, olha <risos> não compres <risos> ao ganhar de ganhar e até posso recordar que há uma pessoa no nosso grupo que andou a minerar dodos Toda a gente pesava com ele, porque a Dodge era uma grande porcaria, que não sei que, e o Caraças. Às tantas, aquilo subiu como o Caraças e ele tinha um grande supply, porque ele, ele entrou no mercado com zero euros, que ele vendeu toda a Dodge e ganhou boé da Guita, não é? E toda a gente dizia mal daquela moeda. Agora, vamos então aqui passar, aqui à próxima, para o número 20. Vamos passar aqui para o número 20 que é a Kine. A Kine é uma moeda que está também com, com, com vários zeros. É uma moeda muito interessante. No entanto, tem aqui 22 milhões, não é 100 milhões como... como eu, eu gosto que esteja acima dos 100 milhões. No entanto, para mim, não deixa, não deixa de ser interessante, até mais por causa do preço, e está no ranking 672. Mas está listado em grandes exchanges. Portanto, as pessoas, quando sacam do telemóvel, está ao alcance. Portanto, é diferente de uma moeda que não está listada. Uma moeda listada é uma moeda que tem muito mais potencial para as pessoas comprarem. Até porque o preço é um, é um, é um preço de moeda Ou seja, quando existe um bull market vai chegar a uma altura em que já está tudo caro. Não é? Agora está tudo barato, mas depois chega a uma altura em que está tudo caro. Começa a encarecer, a encarecer, a encarecer. Começa a subir, a subir, a subir. E quem tem menos dinheiro vai fazer o quê? Vai comprar moedas que já estão a preços exorbitantes, mas quando vão olhar para estas moedas vão ver zeros e pensam espera aí, eu tenho 50 paus ou 20 paus ou 100 paus, se eu vou comprar Bitcoin ou não sei o quê, só me dá X, 0,00 de supply, pá, se eu comprar aqui, se calhar, com não sei quantas mil moedas ou milhões de moedas, basta isto subir um bocadinho. Portanto, é assim que vai entrar muita gente que tem menos dinheiro vão entrar nesta moeda. Portanto, esta moeda, para mim, embora o market cap não faça sentido, não é, porque ele está abaixo dos do, do 100 milhões, para mim é um critério, que eu gosto de comprar moedas um, acima dos 100 milhões, no entanto é uma moeda que não tem supply infinito, já é uma qualidade, há outras que têm market cap acima dos 100 milhões, mas tem, um, tem o supply infinito, então deixa de ser tão é interessante a gente se formos ver aqui o ranking, portanto ela está em 672 lugar, está, está no ranking 672 e se nós abrirmos aqui o website dela, nós podemos ver aqui, portanto, aqui tem uma, aqui uma parte reservada a developers, tem aqui as APs, tanto de NFTs como outras APs, por acaso podemos aqui abrir já agora para ver, portanto, isto tem uma utilização, não é? Tem aqui uma utilização, Uh, quem, quem quiser vir aqui ao kin.org pode ver aqui várias coisas que se podem instalar no Android cada um tem a sua tem a sua utilidade não é? Portanto, é uma moeda que está a ser usada uh, é uma moeda que está a ser usada ao contrário de outras que às vezes os protocolos e os fundamentos e o market cap e tudo bate tudo certo mas depois ninguém pega naquilo, tipo não há adoção desejada nem adoção merecida daí que eu digo que às vezes, não há, a tipo a moeda pode não ser scam em DeFi, no entanto, os developers, por mais honestos que sejam, e trabalhadores, os projetos podem falhar na mesma Portanto, só os fundamentos não chegam. Tem que haver também uma adoção, uma comunidade por trás e, e, uma, e uma série de fatores. Este está aqui, tem a sua utilização, tem ali as, as suas APs. O market cap não faz sentido, mas o preço está o preço está muito bacana, não é? Para mim, esta é uma moeda que também tem um grande potencial. Vamos passar então aqui à moeda número 21, que é a Tron. Eu vou aqui traduzir para ser mais fácil. Há umas que eu não estou aqui a ler a cena, porque elas não existem, tipo que o CoinGeek não, não faz a descrição de todas as moedas, é só lá que eles entendem. Há umas que, não, que já não no mercado a boé e não metem aqui nada. Portanto, saber mais sobre a rede blockchain Tron é como, e como ela funciona, acompanha o preço da sua criptomoeda nativa TRX. E o mercado mais amplo, com o nosso mapa de calor exclusivo, criptomoedas Coin360, portanto pode-se ver lá no, no Coin360 Tron ou a rede Tron se posicionou como uma plataforma descentralizada baseada em blockchain que permite que os criadores de conteúdo monetizem o seu trabalho sem perder grande parte de sua receita para intermediários como plataforma de streaming de música, vídeos, lojas e de aplicativos olha olha que interessante lá, eu por acaso nunca tinha visto aqui o que é que esta moeda fazia eu estava eu interessado nela não só pelo market cap tem marca market cap de, de, acima de 6 bilhões e meio portanto é uma moeda que contribui muito para a market cap total é uma moeda que está em 17 portanto isto não é de ignorar não é, não é, não é de ignorar eu por acaso não sabia desta funcionalidade não sabia desta funcionalidade meu. por acaso vou aqui, olha é a tal cena, eu vou usar o DeFi mas não quer dizer que seja para eu pular dinheiro porque eu gosto mesmo Gosto de ganhar dinheiro, mas também gosto de usar a tecnologia, porque eu, como já falei no início, só sou para fazer staking num computador, porque estar a meter dinheiro em protocolos, esquece lá isto. Continuando aqui, portanto, a Tron ou a Retron se posicionou como uma plataforma descentralizada baseada em blockchain, que permite os criadores de conteúdo monetizem o seu trabalho sem perder grande parte da sua receita para intermediários, como plataforma de streaming, que isto interessa-me, de música, vídeo, lojas de aplicativos, etc. Fundada em 2017, pelo empresário de tecnologia Justin Sun, a rede principal Tron, foi realmente lançada em junho de 2018. Isso foi depois que a oferta inicial de moedas ICO da Tron arrecadou 70 milhões. Embora mais tarde tenha retomado fundos arrecadados de investidores chineses, depois da China baniu as ICOs Justin Sun, no entanto, continua sendo como um produtor vocal da rede. Sendo um blockchain habilitado para o contrato inteligente, com transações rápidas e baratas, a Tron continua a crescer em termos de atividade de rede e aplicativos descentralizados da APS, O token nativo Tron TRX desempenha um papel crucial na segurança da rede por meio de um mecanismo de consenso de prova de participação DPoS delegado e também é usado para pagar taxas e transações tanto nos dias de hoje ela está a 7 cêntimos é uma moeda que também é super interessante porque o potencial dela subir é muito devido que o market cap dela está acima dos 6 bilhões e meio e no entanto ela custa 0,07 ou seja como eu já disse anteriormente Há moedas que estão nos 100 milhões ou nos 200 e as moedas estão a valer 20, 30, 50 paus. Portanto, isto aqui há um grande potencial de subir. A Tron não é uma moeda qualquer. Se a gente entrarmos aqui então na, aqui na página principal, eu vou até gravar aqui, porque eu vou ter que explorar isto mais, isto é muito interessante. Eu vou ter que... porque eles falaram ali que isto era também para criadores e tal... E isto é capaz de me interessar muito, até a utilização da moeda. Portanto, tem aqui a Trono Wallet. E até para aqui, então, depois as aplicações onde um gajo usa a cena, não é? O que é que faz aqui este bacana, man? O que é que faz aqui este bacana, meu? <risos> Ai, o caraças! Ora, ecosystem, o que é que isto tem aqui? Wallet, Explorer, DAP. DAP tem aqui várias, eu depois vejo isto com calma, isto é muito interessante, portanto quem quiser ver está em tron.network tens aqui tokens TRX, BTT, USDT, PRONOPAPA, -pa, developers, white paper technical, papapá, -pa, resources, cada aqui isto ainda é mais interessante ainda tenho que ver isto com calma depois, eu vou mesmo, porque eles falam ali, portanto isto é white paper eles falam ali não sei o para, para criadores e não sei o que mais e isso interessa -me muito, meu. DeppReview, depp talvez aqui. Eu quero saber quais é que são os aplicativos que é para eu, para eu ver se há alguma coisa que me interessa. Falaram lá sobre criadores, não sei se é de NFTs coisas, mas eles falam em criadores de música e de streams e não sei o quê. Portanto, portanto, esta moeda está a ser utilizada aqui para uma série de coisas, não é? Tem que ver com calma quais é que são as aplicações. Quais é que são as aplicações? Uh, com muita calma, porque isto interessa muito, meu. Bonsop Finance, Shibaswap, não sei o quê. Tem aqui várias coisas muito interessantes, meu tenho que ver isto então com calma, vê lá, tu, uma moeda tão antiga, uma moeda que eu já uso ao tempo, uma moeda que já me deu dinheiro, nunca me deu rios de dinheiro esta, porque também nunca apostei muito nesta, <coughs> mas a Tron já anda aqui há, já há bastante tempo e também tem um grande potencial, portanto, market cap com 6 bilhões e tal e a moeda com custa cêntimos, tipo, isto está, pode ser uma bomba pronta a disparar, Ora, vamos até passar aqui para a 21, XLM também já anda cá uma beca. Portanto, aqui no gráfico vemos que está aqui em ascensão. Agora, vamos aqui traduzir. Vamos aqui traduzir. Bem, eu já me aconteceu tudo, meu. Tipo, a live que. Olha, para já comecei mais cedo de uma hora. Uh, desliguei a página da live. Uh, tive de interromper a live a meio. Depois apareceu um bacana até a atrofiar. <risos> Man, vai, lá vai vamos aqui ver então aqui a aqui a nossa moedinha aqui a XLM, tanto lumans lumans dólares. Então é assim, lançado em 2014 pela cofundadora da Ripple, Judge McLeod é uma advogada chamada Joyce Kim. Stellar é uma rede de pagamento aberta baseada em blockchain. Agora Uh, uh, assim como a Ripple XRP o Stellar também facilita a movimentação de dinheiro em todo o mundo embora o objetivo original da Stellar fosse alcançar a inclusão financeira para a população não bancária do mundo mais tarde mudou o seu foco para permitir conectividade in, ininterrupta entre empresas financeiras por meio de tecnologia blockchain portanto dá para enviar a guita de um lado para o outro eliminando os terceiros que são os bancos não só para empresas e, e entidades financeiras, mas também para o público em geral. Foi essa a, a intenção original. Portanto, a rede foi projetada para trazer todos os sistemas financeiros do mundo em uma única plataforma, permitindo que eles funcionem perfeitamente uns com os outros. XLM, Stellar Moments, o token nativo da rede Stellar, serve como uma ponte que reduz o custo de realização de transações internacionais. Portanto, é assim, para um gajo que manda 100 paus é uma coisa, mas para um gajo que manda milhões os bancos papam e assim já não vão papar nada. Tipo, o pessoal manda cena diretamente, não é? E paga uma fina mesma, mas já é mais, já é mais sexy. Ora, também pessoa a sua própria exchange descentralizada para negociação conveniente, tendo estabelecido vários casos de uso do mundo real e parcerias com empresas conhecidas como a Epá, então, de Deloitte, Stripe Shift, a Stellar parece pronta para explorar o um mercado de pagamentos. O desenvolvimento da rede Stellar é, é supervisionado pela Stellar Developer Foundation, uma corporação sem fins lucrativos com sede em Delaware, Estados Unidos da América, que foi confundida por Jade McLean Portanto, isto não é todos os dias que quem está à frente de um protocolo na cena não é lucrativa, isto não é. Isto não é todos os dias. Portanto, estamos a falar de uma moeda que tem o um market cap de 3 bilhões e tal. Né? 3 bilhões e tal. Portanto, não é uma porcaria qualquer. Não é 3 bilhões e tal. Passa o market cap de muitas moedas. Se calhar se fores ver a tua moeda preferida é, tem um market cap inferior a 3 bilhões e tal. Não estou a falar de Bitcoin, não é? Ora, isto, isto está no ranking 27. Atenção, 27 é já é um bocadinho puxado para cima, não é? Mas porque não, não está em, em em 2000 e tanto. Estamos a falar em 20 e tal mil moedas. Esta está em 27 lugar com 6 bilhões com, com e meio quase. Com, com 3 bilhões quase 400. Já. Vamos ver então aqui o site. Vamos ver então aqui o site deles. Portanto, acesse your universe of opportunities vamos aqui traduzir, isto hoje aconteceu-me tudo, meu. tipo um gajo, olha, um gajo planeia, hoje, hoje organizei aqui tudo muito bem, man. as coisas é o destino meu. corre como tem que correr. Hum. <risos> Ora, portanto, está é uma rede para inovadoras que criam soluções, blockchain do mundo real, que criam acesso financeiro para todos em qualquer lugar, meu. portanto isto é uma moeda com uma boa utilização, meu nem que seja para enviar guitas é muita bom, é muita bom. Tipo, há aí sítios, que eu agora não lembro o nome, mas há sítios, eu lembro, por exemplo, quando vim para a Suíça, que enviar dinheiro para Portugal, mesmo pelos correios daqui, os gajos papavam-me com o caraças, e eu dizia, então, mas no Google o câmbio é taxista, tá, tá, tipo, numa transação de 1.500 paus, estava-me a dar 300 ou 400 paus a menos, e Ai, eu disse, não, mas no Google isto tem algum câmbio... Há uma taxa, como é óbvio, não é? Mas o câmbio não estava a fazer. Ah, é o câmbio da aposta. É, man. Estavam a mamar. <risos> Tive que mudar para a revolut para, para não pagar essas taxas ridículas. Mas, pá, o câmbio é normal. O câmbio é o câmbio. Mas é o câmbio, não é aquilo que eles inventam. E há uma outra, que também agora não sei o nome, que é uma conhecida em todo o mundo, que aqui não é uma chuva, isso. Pá, coitados dos imigrantes estão em todo o mundo. Tem Western Union, acho eu. Pá, quem tem que usar aquela bosta, tu em mil paus fica sem uma data de guita. Agora não sei dizer quanto, mas eles esses são os que mamam mais. Tipo, quem usar este tipo de moedas para transacionar dinheiro de um lado para o outro, portanto, vamos imaginar, o um imigrante está num país qualquer, quer enviar dinheiro para a família, vai a um exchange, compra estas moedas, envia depois para a família através de uma carteira, man, nem há câmbio. <risos> nem há câmbio sequer, tipo... X moedas são os são, são, são X moedas. Chega lá e a pessoa depois volta a converter. Portanto, isto é uma moeda que está a safar, está a safar montes de pessoas, meu. E está a safar montes, montes, de, montes de pessoas. Só por isso já é muito bom, meu. E está em 27 lugares, salvo erro no mundo, não é? 27, é isso. E tem o market cap que faz... Faz aqui todo o sentido. É assim, quem quiser aqui explorar tem aqui várias coisas, tem aqui a fundação, olha, tem aqui, olha, escolar para FinTech, estelar para, para FinTech, olha, muito interessante, estelar para rampas, não sei o que, isto tem aqui muita coisa para estudar, olha, um laboratório, MoneyGram, tem aqui, olha, tem aqui coisas muitas giras para um gajo aqui explorar depois com calma. Ora, vamos aqui ver, vamos aqui ver, vamos passar então aqui à nossa pró pró próxima moeda. Onde é que a gente já vamos já, já estamos quase, 22, men, já vamos em duas horas. Olha, ainda bem que eu comecei mais cedo. Isto foi Deus, meu. <risos> Isto foi Deus, meu. Ora, a Ocean. A Ocean é muito querida. Eu conheço uma pessoa que gosta muito da Ocean e foi essa pessoa que me despertou aqui a atenção para esta moeda, hoje esta, ela na altura tinha comprado zero, a 0,40 cêntimos só erro e eu consegui comprar este ano muito mais barato que ela desceu muito mais neste momento está em 0,21 eu comprei abaixo disto, eu não sei se foi a 0,18 ou quanto é que foi mas ela desceu muito e foi uma grande oportunidade houve aqui uma grande oportunidade mesmo né? portanto isto é uma moeda que já está no limite market cap 93 milhões, portanto já está ali entre o 100. pronto já está ali mesmo, mas, mas eu sei que isto um, isto sobe, isto é muito talento, esta moeda é muito talento parece o ETC a nível de se mexer, tipo isto é mesmo caracol, mas isto devagarinho anda isto é uma moeda muito interessante portanto, isto está em que lugar no ranking? Portanto, está no 297, como eu costumo dizer que Uh, é interessante é apanhar aquelas moedas que estão mais abaixo do ranking, que ainda não meteram um o olho nelas e que ainda têm o potencial de subir para cima, porque as que já estão lá mais acima, uh, se calhar o preço já, já não faz tanto sentido como hoje em dia. No entanto, reparem bem, a outra tinha bilhões de market cap e custava cêntimos, esta não chega a 100 milhões e custa 21 cêntimos. Portanto, as outras com market cap maior tem um potencial, não quer dizer que subam agora, no, no prima ciclo que há moedas que demoram 2, 3, 4 ciclos até uh, irem a um preço bacana, não é? portanto, mas a Ocean, sempre que há um bom market, dá para ganhar dinheiro, já vi uma carteira de 300 paus com Ocean ir aos 1.400, portanto esta moeda é uma moeda que tem o seu potencial, portanto cada um escolhe os seus critérios, se as moedas são interessantes ou não, cada um tem que analisar o fundamento ou quais é que são os critérios que as pessoas usam para escolher as, uh, as moedas, Chama se elas são interessantes ou não, para mim esta moeda é uma moeda muito interessante com grande potencial, se viermos aqui ao site oficial podemos ver aqui, portanto tem aqui Community, Learn tem aqui várias coisas Roadmap, Ocean Academy, olha que interessante, tem uma academia Get Funding, portanto, tem aqui várias coisas interessantes para quem quiser ver com calma. Olha, isto já passou na BBC, na Forbes, na New York Times, Harvard Business Review, Meet Technology Review, portanto, isto não é uma moeda, não é uma, não é uma, não é uma porcaria qualquer, não é? Não é uma porcaria qualquer. Isto, para mim, é uma moeda muito interessante e que penso que tem o seu... Tem o seu potencial, portanto, ela está aqui em 297 e o market cap não chega a 100 milhões. Vamos passar aqui à próxima. Aqui, XRP, mente, tinha que ser meu, XRP, XRP é XRP, mente, tipo, isto não podia estar a deixar de vir aqui falar sobre o XRP nas 30 com muita potencial. Portanto, XRP é uma das primeiras criptomoedas lançadas em 2012 com os esforços coletivos de Jed, McCaleb, Chris, por lá. tem aqui uma data de people com um nome bem estranho. Embora os nomes XRP e Ripple sejam frequentemente usados de forma intercambiável, eles não são os mesmos. Tanto Ripple é um negócio que opera no espaço de transações internacionais, enquanto o XRP é um ativo digital de código aberto executando no XRP Ledger. A empresa Ripple possui um conjunto de produtos diferentes, por exemplo, RippleNet, para grandes instituições bancárias. Atenção, as instituições bancárias usam esta aplicação. Portanto, e entidades similares E usar o XRP para algumas destas soluções. Portanto, é, uma, é um protocolo que traz soluções para bancos, não é? E não só, não é? O XRP foi lançado como uma alternativa mais rápida, barata e muito mais escalável ao BTC. De acordo com, com contas oficiais, as transações XRP são liquidadas em cerca de 4 segundos e a rede pode lidar consistentemente com mais de 1.500 transações por segundo. Portanto, isto em 2012, isto em 2012, não é? Fazer tantas transações em 4 segundos era, já era uma tecnologia do caraças, é? Estamos a falar também de uma moeda que já anda cá uns aninhos, esta também é daquelas que ainda há de ver muitas moedas a nascer e a morrer e esta ainda há de andar cá portanto esta também é muito subestimada se nós formos a ver aqui o market cap dela tomem atenção tomem atenção, tem 18 bilhões não subestimem XRP não é uma merda qualquer XRP 18 bilhões ponto 419 portanto é uma moeda que não é para dizer que está a coisa olha, sexto lugar, não brinquem Sexto lugar, e se forem ver o histórico, um lá para trás, esta se calhar esteve sempre no top 10, mais ou menos. não é Ainda não havia aí uma data de moedas, com o dot e essas todas, já a XRP andava cá a virar frangos. <risos> agora neste momento está a 38 cêntimos, mano, é o que eu digo. Há moedas que têm uma marca de cap canino mas a moeda tem um preço do caraças. Esta moeda custa 38 cêntimos e, no entanto, tem um market cap de quase 19 bilhões. Portanto, muita atenção porque isto também pode ser uma moeda que, de repente, também pode tocar uma discrepância entre market cap e preço, não é? O Ethereum também acontece isso, mas o Ethereum já, já deu aquele, aquele salto, não é? Porque ele também tinha um market cap muito grande, mas o preço não... O, o preço não não, não desenvolvia não é? vamos aqui abrir então aqui o o site oficial da ripon.com vamos aqui ver então Utility for the new global economy, eu gosto desta frase mesmo. portanto uma utilidade para o mundo mobile e de facto ela tem aqui uma grande utilização e o market cap dela diz tudo não é? portanto isto não é não é um scam, não é um scam, portanto há de haver moedas que vão à viola e estas, esta ainda há de andar cá, portanto, sustentável, distribuído, escalável, baixo custo, veloz, portanto é uma moeda que quem quiser vir aqui explorar o site está a ter aqui várias coisas aqui interessantes, impacto nos negócios alimentar, alimentado por criptomoedas, transforma a maneira como você move e gerencia e tokeniza o valor. Meu. Tem aqui várias, várias cenas aqui associadas de uma forma ou de outra. Soluções de criptografia criada para negócios. Meu. Portanto, isto é uma moeda a explorar. Quem tiver interesse e gostar de ver os fundamentos. O market cap aqui faz todo o sentido. O preço faz o sentido. Tem um ranking do caraças, portanto, está nas 10 primeiras, não é? Está nem 6. Está em sexto, portanto, está à frente de. Uh, de todas as que a gente falámos uh, uh, até aqui, só o Bitcoin e só o Ethereum das que nós falámos até agora é que estão à frente, desta. o resto está tudo para baixo, portanto nunca subestimem nunca subestimem o XRP o XRP também tem aqui um grande potencial, sempre que há um sempre que há um bull market, há sempre o um risco de destas de moedas subirem muito como não podia deixar de ser aqui a Adazinha, a Ada também teve aquele problema de... O problema não era da Ada, era das pessoas, que era ao início. Não desenvolvia. Não sei porque isto não está a aparecer aqui os gráficos, mas também não interessa, não é? Também não faz mal. pronto a Ada, aqui ao início... Oh, caraças, queria pôr aqui, ó. O... Já não apareceu. Olha, a Ada aqui ao início, aqui neste ponto... Isto agora aparece aqui esta bomba aqui neste ponto, olha reparem ali quantos, isto acho que tem dois zeros ali, mas isto esteve aqui muito baixo, isto esteve aqui muito baixo nesta fase aqui, olha nesta fase aqui, todos diziam que era uma porcaria, era tipo a nano era tipo a nano, olha aqui aqui nesta fase ah isto é uma porcaria, isto não faz nada, é pá, como comprei isto a semana passada, isto, isto não se viu comprei há um mês, não se viu man, estas moedas na altura, isto na altura estava a zero viram a zero, isto nem um cêntimo valia, ou um cêntimo pá, estas moedas não é para um gajo vender, estas moedas é para um gajo guardar estas moedas é para um gajo guardar, olha, depois ela subiu para aqui, olha foi ó oh, isto não dá para ver bem, meu eu tenho aqui duas telas e há uma delas que é mais pequena e então não consigo ver aqui tão bem e até eu não consigo vir, ver aqui tão bem, meu. Mas pronto. Ela, ela, ela quando vê aqui assim isto foi, se calhar um euro, meu, é para aí. Um euro, um euro é 99, ou eu caraças. Oh, quem comprou aqui a 002 ou 0.01 .01, ou 0.002, por aí, mano, olha. Aqui, man, ficou milionário, meu. Tipo, se comprou mil paus, tinha, para ser lá, se calhar, milhões de moedas aqui ficou milionário, depois caiu, normal, não é? Aqui tudo desacreditou, não é? isto, foi, isto foi tudo mamado, o pessoal que coisa vendeu, ainda se viu um bocadinho que vendeu e andou aqui este tempo todo, que é aquilo que eu digo. Tipo, há moedas que não é num ciclo nem em dois, que elas vão pompar. mas estas moedas são tão baratas, que um gajo pode ter milhões de moedas, eram, eram na altura, agora já, agora já tem o seu valor, não é? Mas as moedas quando são baratas, Uh, aquilo que nós investimos é tão pouco com, e fico, fico, ficamos com milhões de, de supply um dia um dia olha reparem bem quem comprou aqui olha já não digam e já não digam ali mas quem comprou aqui quem comprou aqui olha ter vendido lá em cima olha olha olha ter vendido ali em cima a pessoa acordava um milionária meu quem conseguiu guardar comprando aqui ou aqui man a pessoa aqui ficou um milionária e agora já voltou a um preço mais interessante de novo, não é? Portanto, estamos a falar hoje em dia está a 53 cêntimos. Ela está a subir um bocadinho, não é? Estamos a falar de uma moeda que está em sétimo lugar. Está a seguir à XRP. Portanto, a XRP estava em sexto. A ADA está em sétimo. Portanto, há muitas pessoas que não gostam da ADA. Porque a ADA leva muito tempo a fazer os projetos e tem um excesso de intervenção académica e não sei o quê, mas pá, tem o seu valor, meu. Não se pode negar. E reparem bem no market cap. Isto tem 18 bilhões, meu. 18 bilhões. 18 bilhões. Não é uma merda qualquer. Em sétimo lugar, com 18 bilhões. Portanto, isto era interessante. Cá atrás, aqui o market cap, se calhar, estava abaixo dos 100 milhões. ou oh, nos 100 milhões. Portanto, aqui é daí que eu escolho os 100 milhões para aquelas moedas que têm potencial de subir, portanto não é porque uma moeda está abaixo de 100 milhões que é boa, como é óbvio, tem que ser uma, uma, uma moeda que esteja, esteja nos 100 milhões, mas tenha potencial, por alguma razão, que leve a crer que ela vá subir para o topo, não é? não é agora comprar todas as moedas que estão abaixo de 100 milhões, ou, ou, ou com 100 milhões, portanto, ela está aqui em sétimo lugar, aqui... Vamos aqui traduzir aqui rapidamente, estamos quase aqui a acabar, isto hoje está mesmo a esticar, ai se não tivesse começado uma hora mais cedo, estava tava feito ao bife, estava mesmo feito ao bife, isto foi Deus, meu <risos> fez-me carregar no botão, graças, Para a próxima tem, tem que ser um, não pode ser 30, agora <risos> vamos ver aqui, uma lançado em, aí olha só este erro no site, esta moeda foi lançada em 2107. A moeda foi lançada em 2107. É uma moeda do futuro, meu. Mas pronto, a gente entendeu. Isto que eles queriam dizer: 2017. Lançada em 2017 pelo Charles. É um bacana fundador da Ethereum. A ADA é a moeda nativa de Cardano, uma plataforma blockchain descentralizada de prova de participação POS. O token tem o nome de Ada Lovelace uma matemática e programadora de computadores do século XIX. O desenvolvimento de Cardano é supervi supervisionado. Supervisionado e supervisionado, até duas vezes. Supervisionado e supervisionado coletivamente pela EMUR, Yog Input, Output, Global e pela Fundação Cardano, com sede na Suíça. Olha que interessante! Tem sede na Suíça, eu não sabia. Eu até aprendo com os meus próprios vídeos. <risos> Cardano se autodomina a blockchain de terceira geração que visa resolver os problemas de escalabilidade e ineficiência de seus antecessores de prova de trabalho, a saber BTC e Ethereum. Portanto, diz que o Ethereum BTC que já passou. <risos> Pronto, é assim. De maneira ecológica, ela facilita a criação, implementação e execução de contratos inteligentes e DApps, rivalizando diretamente com o Ethereum. A rede Cardano está posicionada como change makers, inovators visionários no espaço web 3.0. No entanto, o projeto não está isento de, de tratores e frequentemente é criticado pelo seu ritmo lento de desenvolvimento e uma abordagem excessivamente académica. Vamos ver então aqui. O site oficial, Cardano. Making the world. Making, portanto, fazer o mundo funcionar melhor para todos. Tal. Eu gosto aqui muito desta imagem. Por acaso deve ser em vídeo. Isto não deve ser uh, código. Uh, nosso mundo está mudando. Portanto, quem, quem quiser ver aqui a página. Quem quiser ver aqui a página. Portanto, de Tem aqui uma parte pós-Divam pós Opress. Cardano de Take. Papapá muito interessante, depois tem aqui Individuals, o que é que é ADA, Cardan Explore, Discover, Dead on the Stake Delegation e depois tem aqui para Enterprise. Bem, isto quem, quem quiser explorar aqui isto, isto é assim, eu estou a abrir um site de cada página, de cada projeto, é óbvio que eles têm mais do que um às vezes e para quem gosta de ver o, o que é que faz e etc, deve abrir... Deve abrir para ver e explorar individualmente cada um. Depois temos aqui a cava. Temos aqui a cava, portanto, 2,19€. O market cap de 538 milhões. A cava é uma moeda que está em número 90, portanto, está no top 100. Uh, não é uma moeda que eu gosto muito. Eu lembro-me de uma altura que ela não ficou estancada nos 5. Aliás, oh, ela não ficou estancada nos 5. Ela, depois de ir a 5€, caiu. E ficou estancada lá embaixo. Muito tempo eu cheguei a comprar muita cava na altura. Muita cava na altura não é uma moeda que hoje em dia me inspire muita confiança para, para comprar muito, mas não posso deixar de comprar. Não né? Portanto, eu já comprei a Ava, não foi agora recentemente, mas comprei ave, a Cava. Digo, e a Cava continua a ser interessante, mas já não tenho tanta confiança como tinha antes, porque eu vi esta moeda parada muito tempo. E fiquei naquela, tipo, man, isto não está com o andamento. <risos> Houve um tempo, perder o andamento e eu perdi a confiança nela. 537 não deixa de ser interessante e não deixa de ter o seu potencial. Está, em, está na posição 90 e tem 537 milhões. Vamos ver aqui, aqui o site oficial. Infinito Ace to Build. Olha, eu gosto muito desta cena. Ver se o Ethereum aqui é disparado de um lado e aqui o aqui a coisa deles do outro isto é muito giro por acaso está aqui muito bem feito co-chain arquitetura, pois cada um pode ler aqui, cover rise build your way Portanto, tem aqui várias coisas tanto, uh, shoes binance, shoes chain cross chain tem aqui várias várias, uh, várias coisas que se podem aqui explorar a nível de fundamentos Antecosystem, devops, olha. Tem aqui o código do, do GitHub. Quem quiser fazer copy-paste fica com uma cópia da cava, mete online, <risos> fica o código exatamente igual. Piores os problemas também, não é? Portanto, tem aqui devops para, para quem é Opera. pode ir aqui ao, ao GitHub buscar a cena. Tem aqui a comunidade. Bem, estou em todas. Isto aqui é muito interessante. Aqui não tem uma... uma uma grande descrição, vamos passar aqui à frente o vídeo já, já está longo 26 anúncios a pedido de muitas famílias não é uh, eu, eu, eu só meti aqui anúncios porque há pessoal que curte curte boé, portanto acham que tem potencial não é? Portanto, não é a moeda que eu acho que tenha assim mais potencial mas muita gente que eu conheço acredita acredita nesta moeda Uh, ela está a 26 cêntimos eu acho que está um bocadinho de cara tendo a intenção que o market cap dela é só de 26 milhões muita atenção quem tiver anúncio man, ela pode subir eu até incluí aqui nas moedas que têm potencial para subir em 2022, 2024 esta para mim envolve muito risco porque se formos a ver um market cap de 26 milhões tudo o que é abaixo de 100 milhões cuidado usem stop loss, usem stop loss, porque isto aqui é muito perigoso. É, tem, tem o seu potencial de subida, mas o preço não faz sentido. Portanto, há aí moedas tipo a Shiba que têm bilhões de market cap e custam 0.000, não sei o quê. Esta só, só tem 26 milhões e tal e custa 26 cêntimos. Muita atenção, muita atenção. Muita atenção a esta moeda, portanto. Tem potencial, mas muita atenção, muito cuidado. Porque isto aqui é um bocadinho perigoso, no meu ponto de vista. No entanto, a moeda está em 520 no ranking, portanto ela nem está assim tão... Não quer dizer que não suba. A senhora é descobrir as que estão cá em baixo e que têm potencial de subir. Eu acredito que sim, que esta ainda vai um dia subir. Mas muita atenção, porque isto não é uma garantia. Aqui não há... Aqui não há não há garantias. Então ainda aqui um bocadinho sobre a Nunes. é uma estrutura de blockchain que hospede um projeto de blockchain, de comunidade de código aberto. A Nunes adota microserviços para obter uma arquitetura subjacente altamente modular e que, por sua vez, combina com a capacidade da Chain Factory de construir rapidamente cadeias, reduzir custos de desenvolvimento e acelerar o pouso de aplicativos de negócios de blockchain Portanto, a declaração de missão de anúncios de, de tornar o blockchain mais simples encapsula esse, esse blockchain orientado a valor que preenche a lacuna entre as empresas e a adoção do blockchain. Portanto, você pode conferir o preço portanto, não é assim tão interessante não é assim tão interessante como isso, mas o People o fala muito desta moeda, eu até pensava que ela tivesse um market cap maior mas nem por isso mas nem por isso. Vamos ver então aqui o site da Nouns. Eu acho que uma moeda que tem só 26 milhões e custar 26 cêntimos não, isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Portanto, ela está muito alta, tem um preço muito alto para o market cap. A Shiba, que é um meme, tem não sei quantos bilhões. Tem não sei quantos bilhões e vale 0,00000 isto também tem a ver com a quantidade de moedas, não é? Possivelmente. Um novos patamares com anúncios. Ok. Tem aqui várias. Quem, quem quiser vir aqui explorar. Eu próprio venho aqui explorar depois mais tarde. Para ver o, o que é que há aqui para, para o pessoal curtir tanto disto, não é? Isto está a ter aqui alguma coisa que os atrai, porque o preço não é de certeza. Ora, ganho com anúncios, valor com anúncio. Portanto, isto basicamente deve dar para meter aqui dinheiro. Num... Aqui no protocolo em ganhar aqui de alguma maneira deve ser isso que está a atrair as pessoas. Tecnologia amiga do ambiente, cadeia cruzada, adaptável, poupança de custos. Pronto, tem aqui o seu valor, portanto, não desfazendo. Eu não gosto de dizer mal de nenhuma, nenhuma moeda. Uh, gosto de dar oportunidade a todas, não é? Todas aquelas que esta pelo menos está listada nas exchange. Acho eu assim mais coisa, acho eu. Agora vamos ver aqui. Vamos ver aqui, moedas relacionadas, caso era isso que eu gostava de ver, já agora, já agora, deixa me ver aqui, coi dico, é nunca está no Kraken, não, pois não, não deve estar, mano. e só por isso já não, para mim, não quer dizer que não está no Kraken, não possa ter futuro, mas, uh, pá, está num estado, num numa exchange grande já, já ajudava um bocadinho Eu penso que é esta. Eu penso que é esta, que está a esta é 26 cêntimos. Deixa-me ver aqui. Gostava de ver aqui as Exact Change. Olha, está na Binance. Não, está, está. Não está no Kraken, mas está na Binance. Mas a Binance vai a todas. Isso a Binance é, é a casa de é a casa das prostitutas. É Toro, não sei que, Binance, man. Isto podia estar aqui por exemplo na. Podia estar na Coinbase, podia estar no Kraken, podia estar aqui mais algumas, mas pronto, também não se pode exigir. Para mim não é assim tão interessante. No entanto, não deixa de ter o seu potencial. Daí que eu meti, diz ela -me por acaso caiu 2,7% enquanto estão todas a subir. Esta está aqui a descer. Muita atenção, isto é uma red flag, mas tem o seu potencial. Mas é? eu não a tinha metido aqui na. Senão eu não a tinha metido aqui na lista, não é? Vamos então aqui, estamos quase a acabar. vamos passar aqui para a número 27. vamos passar aqui para a número 27, o Ethereum, não podia deixar de ser. Teve aqui, um grande, aqui uma grande subida. Ela andou muito tempo aqui nos 4,5 euros. E depois deu um arranque, nunca mais parou. Pá, isto passou passou dos 4,5 dólares para. Isto acho que foi aos 100 e tal, salvo erro. Agora não tenho aqui o gráfico, mas. Eu sei que ela não subiu aqui muito, meu. Acho que foi isso. Foi para esse tal, Acho foi, foi... 125 dólares. Meu. Isto teve uma subida do caraças. É uma moeda que tem 5 bilhões. Não brinques. É uma moeda que tem 5 bilhões. Hoje tem o um valor de 38 euros. Está no ranking 82. Aliás, ela está no ranking 20. Está em número 20 no ranking. Portanto, é uma moeda... É uma moeda que não é uma coisa qualquer, estando aqui já, já aqui há uns anos. Vamos aqui só ler aqui um bocadinho sobre ela. Vamos só ler aqui um bocadinho sobre ela. Olha, portanto... Uh, uh, uh, uh. Ora, vamos ver aqui. Amplamente conhecida, reconhecida, blockchain e uma lançada por Vitónico Buterin portanto arrecadou 150 milhões por meio de uma oferta inicial de moedas ICO conduzida por DAO em abril de 2016, no entanto um hacker roubou 3,6 milhões três meses depois, comemorando um bug em um dos contratos inteligentes DAO. O blockchain Ethereum, como a conhecemos hoje, reverteu a cadeia e reverteu o seu status original não-hecados. Em julho de 2016, no entanto, uma secção da comunidade Ethereum que acreditava na imutabilidade, como um dos, dos principais dos principais ethos da rede criptográfica continua propagando o original blockchain Ethereum sem reescritas de razão chamando o Ethereum clássico portanto ficou o Ethereum clássico o Ethereum clássico está comprometido em permanecer como uma rede proof of work em busca do de maximalismo de descentralização bem como ao contrário do seu irmão que em breve fará a transição para o Fofstake a sua comunidade dá grande ênfase a dois princípios fundamentais de mutabilidade e resistência à censura com o um código Yanai sendo um lema da governança sendo um lema da governança portanto, vamos ver então aqui a página oficial da centralize Ethereum. Bem, Bens, tem aqui um style do Caracas Menos, foi feito em Adobe. Isto foi é feito com o Adobe de certeza. Isto está muito a giro. Portanto, tem aqui a sua utilidade. Tem aqui boa de aplicações, não é? Eu nem pensava que isto tinha tantas aplicações. Isto tem aqui várias coisas. Todas as DAPs. Olha, isto até tem mais do que o que eu pensava. Eu nunca pensei que o ETC tivesse tanta coisa mesmo. Eu nunca pensei, mas já anda cá uns anos. Pronto, olha, tem aqui. Apps, para, para NFTs, para games. Tem aqui para várias exchanges. É Ela mais as exchanges. Bem, tem aqui boas cenas assim, meu wallets. Bem, tem aqui várias... Olha, mining. Ui, hardware, mining software. Oh, lá, Espera lá, lá, lá. <risos> aí, que isto interessa, man? Mining software. Não, pá, espera aí era aí, olha, dá para Windows AMD, dá para fazer mineração com, com gráficas AMD, gráficas NVIDIA, Linux AMD e Linux NVIDIA. Man, isto é muito interessante, meu. Olha, quem quiser minerar isto, olha, esta moeda agora, minerar agora no beer market, é melhor do que começar a minerar no Google, porque depois os lucros, em vez de subirem, descem. Quem começar a minerar agora olha, o mining, o staking e a compra em marca até que se começa. Aí é que é do best. Agora começarem a comprar a 60k, começarem a fazer em staking a 60k, começarem a minerar em 60k, isso não é sexy. É sexy era agora nesta altura. Portanto, isto é muito interessante. Eu vou ter que. Eu vou ser obrigado aqui a ver isto aqui. Esta esta que também vai passar para aqui arruma para o lado <risos> portanto isto, isto aqui está muito interessante não só do ponto de vista de potencial como aqui da da própria utilização temos aqui a curva de token CRV, não é a CRV que tu curtes boé, por ah, isso é que eu meti aqui esta fala muito sobre a CRV e a CRV de facto pá, está aqui numa cena crescente é bom de se ver, isto é muito giro de se ver, muito é bacana a moeda nem é assim tão cara, custa 1,43€ mas o market cap, atenção, o market cap tem 749 milhões, é, é quase um trilhão, É muita guita meu, isto é muita guita que está aqui Vamos aqui ler um bocadinho sobre ela, eu por acaso não conheço assim tanto Eu não vou estudar antes de ver a live, eu gosto de ver as coisas ao, ao vivo que é para ter a mesma reação, ter a mesma reação o pessoal aí no chat está a curtir a live, não dizem nada. Eu, como fiz uma pausa, nem sei se o pessoal está aí ainda, eu comecei mais tarde. Digo em qualquer coisa se estão a gostar ou não tanto. Curve DAO, token CRV, o token relativo da Curve Finance, Macchange descentralizada para a negociação de criptomoedas, particularmente stablecoins, com baixa derrapagem e sem o envolvimento de qualquer intermediário. Boa! Em sua essência, o Corpo Finance é uma, um pool de liquidez no Ethereum que visa facilitar a negociação descentralizada, altamente eficiente e oferece rendimentos aos seus provedores de liquidez. A plataforma também fornece liquidez aos protocolos de Finance e compound e repassa a receita para os seus provedores de liquidez. Isso é possível graças ao sistema AMM, que é Automated Market Maker da Curve Finance como resultado. A Curve Finance emergiu rapidamente como uma das maiores plataformas da EFI. Olha, reparem bem. A Curve Finance emergiu rapidamente como uma das maiores plataformas da EFI no espaço em termos de TVL ou Total Valor Knocker, Knocked. tanto enquanto a Curve Finance foi lançada em fevereiro de 2020 por um engenheiro de software russo chamado Michael Egorov a Curvedal, a organização autónoma descentralizada da plataforma que supervisiona a sua governança, surgiu alguns meses depois. Em agosto de 2020, a plataforma prosperou no comércio da EFI com o seu sistema AMM, fornecendo grandes volumes de liquidez e, consequentemente, lucros notáveis para os usuários. Portanto, é assim, esta moeda é muito mais interessante do que a NULSE de todos os pontos de vista. Todos os pontos de vista não desfazendo na NULSE, também tem o seu potencial, mas em comparação a esta, mano, o pessoal é um curto números, é pá, tudo bem, isso é com vocês. Esta está em 71, tem um market que é boeda biga, a moeda não é assim tão cara e para mim faz muito mais sentido. É? E se for uma em comparação com a outra, pá, mas isso é o critério de cada um, não é? Ora, aí meu, isto é um site parece que é da. Parece que é daquele tempo do. Parece que é daquele tempo da web 1.0, meu. Isto é o mais simples, mais básico, mais leve. Interessa que seja funcional. As coisas bonitas não é preciso. É preciso é que funcione. Olha, por acaso estes não se importam com o verniz nem com a imagem. Não querem passar através de um site uma imagem muito bonita para dizer que aquilo é muito bom. Estes é assim. Preocuparam-se mais, foi com a funcionalidade e o resto olha, só pela imagem do site eu vou que há aqui honestidade, tipo, não quer dizer que quem tem um site bonito não seja honesto mas um protocolo que faz um site destes, está-se cagando para a imagem, tipo, o interesse é que funcione uh, isto diz muito, isto diz muito isto diz muito porque os, os projetos gostam todos de fazer sites bem bonitos que eu acho bem olha, tem aqui várias coisas Tirem, um avalanche, Aurora, Fanta, olha isto é muito interessante, olha, boa escolha, boa escolha. Uma pessoa que não estudou nada sobre trade, o Caraças, fez aqui uma boa escolha. Esta moeda é mesmo muito interessante e por acaso já estou arrependido de não ter comprado. <risos> vou ver se ainda vou a tempo. vou meter isto aqui, vou ver se não vou ter vou ver se ainda vou a tempo. Ignorei, olha. Um 43 não é assim tão caro. Eu vou apostar nesta. Não, não sei quando. Deixa-me a ver agora. Só ver aqui uma correçãozinha maior a seguir a onda 5 a ver se faço aqui uma entrada ao menos. Agora fiquei fome nisto que esta moeda é muito interessante. Estamos quase a acabar. Temos aqui o Rand. O não é uma moeda qualquer. Tem 2 bilhões e meio. É uma moeda que está no ranking. Está em número 32. Portanto, está no top 50, uh, portanto vamos ler aqui um bocadinho rapidamente. Pá, a gente já vai aqui com um bocado aqui já há umas horas de live, mas isto era, era necessário porque a gente não consegue ver 30 moedas em 5 minutos, não é? Uh, ora, vamos por aqui em português. Vamos ler aqui um bocadinho. Portanto, lançado em junho de 2019, portanto, não é assim tão novo como isso. Pelo vencedor, tudo ah, é assim. Eu no último ciclo eu ganhei dinheiro. Com esta moeda, muita atenção. Parte do meu portafólio é devido a esta moeda. Lançada em junho de 2019 pelo vencedor Tuning Hour, do professor Dimitri Silvio e o o Angle Rand Algo, é um blockchain de código aberto descentralizado e autossustentável que pretende resolver o trilema do blockchain, que qualquer rede desse tipo pode no máximo ter duas das três propriedades importantes, a saber segurança, escalabilidade e descentralização o principal objetivo da criação do AlgoRand é, é melhorar a eficiência e a velocidade de transação de outras blockchains como Bitcoin e Ethereum reduzindo os custos de transação para conseguir isso o Algorand usa um mecanismo de consenso especial mais escalável Proof of Stake, conhecido como proof, pur, Pure Proof of Stake é PPOS, portanto Pure Pure, olha só que é interessante Pure Proof of Stake portanto não é Proof of Stake, é Pure proof of stake que protege a sua rede. Embora o desenvolvimento principal do protocolo Algorand seja gerenciado pela corporação privada Algorand Incorporated com sede em Boston, organização guarda-chuva Run Foundation, supervi supervisiona a centralização, um crescimento do ecossistema, a governança on-chain, a pesquisa criptográfica e o financiamento de prémios de rede Algorand. Portanto, vamos ver aqui o site Vamos ver aqui o site oficial. Vamos ver aqui o site oficial. Ora, o site oficial também é aqui muito interessante. Tem aqui. Tem aqui várias coisas. Aqui muito interessantes. O pessoal, o pessoal hoje. da Confidence to efeito Change. Portanto. Tem aqui. Tem aqui várias coisas aqui interessantes ecosystem, technology e new resource tem aqui várias coisas que se podem explorar quem gosta de ver aqui um, quem gosta de ver aqui os fundamentos e isso, pode ver aqui isto com mais calma powering the economic models of the future então aqui para acabar para acabar temos aqui a alunque <risos> temos aqui a alunquezinha temos aqui a long ora, portanto, terra clássica chart, a gente sabe que esteve um grande problema. No entanto, isto está com quase 600 milhões, não é uma cena que é para ignorar. Há pessoas que já não confiam nisto, portanto, quando estava a 90 paus, compravam e não havia problema nenhum, estavam todos bons. Agora que caiu e que está a um preço barato, é tipo, de vez um Ferrari ou da cara é bom para comprar. Agora que o Ferrari ficou um preço de uma bicicleta, já não presta, isto já não presta, isto já morreu. Pá, vamos ver se morreu ou não morreu. Há uma coisa a dar, ela tem aqui 4 zeros, já teve 5, já subiu 2 mil por cento, não é? Um, e está em número 84, está em número 84. Uh, e aqui o site oficial é o Terra 2.0. As pessoas aqui já não se interessam por isto, não é? mas tem aqui a sua, tem, tem o seu potencial, basta isto subir para um euro que já, quem compra agora tipo 50 paus ou 100 paus ou o que for, isto quando subir a um euro, não é caso suba, caso eles queimem, porque olha este supply, se este supply está aqui e for todo queimado, aqui o preço depois que isto tem aqui, isto está a este preço porque tem um supply bem grande, não é? e pronto, Zara, espero que vocês tenham aqui gostado, eu hoje não vou fazer eu hoje não vou fazer aqui, eu hoje não vou fazer aqui, onde é que está aqui o coisa Para eu parar aqui a partilha, uh, eu hoje não vou fazer aqui TA, até porque não está aqui, não está aqui, não está aqui muito pessoal, para é? um gajo fazer aqui a TA, no entanto, no entanto, eu posso dar aqui uma olhada rápida, aqui no BTC, por exemplo, Vou ver aqui o BTC, já agora, já agora vamos ver aqui o BTC, eu acho, eu acho que me sei boa da mal, meu né? tipo, comecei sei da mal aqui o tempo da live isto falhou tudo mesmo, isto falhou aqui tudo mesmo, mal caraças. agora vamos ver aqui, ah, o BTC está aqui a fazer uma onda 5, ainda não terminou e pode vir aqui ao de cima do canal portanto enquanto não houver aqui um rompimento é para assumir aqui a é para assumir aqui a continuação portanto enquanto não houver aqui um rompimento eu vou aqui partilhar a eu vou aqui partilhar a tela não estava aqui a partilhar ora partilhar partilhar ora portanto temos aqui o BTC dentro do, do mesmo canal que nós temos vindo aqui falar ultimamente né? e enquanto não houver aqui um rompimento portanto, isto é para assumir a continuação se a gente ligar aqui os indicadores vemos que isto está está aqui a fazer uma onda 5 portanto viemos é da onda 4 estamos a ganhar momento e vamos para uma onda 5 no diário no diário nós já temos aqui Uh, com o momento desde o dia 6 de julho dia 6, dia 7 por aí mais ou menos já temos aqui desde o início de julho o um momento e nunca mais perdeu o um momento portanto vamos aqui a caminho de uma onda 5 vamos ver se ele vai conseguir rasgar aqui esta esta resistência mesmo. então pronto olha eu hoje comecei mal aqui o horário isto era para ter aqui mais pessoal mas também não faz mal não é? está-se bem, olha. espero que tenham gostado aqui das 30 moedas com potencial para subir até 2022, 2024 e cá estaremos na próxima quinta-feira, eu estou a fazer conteúdo uh, diariamente todos os dias às 8 horas não é lives, as lives são só às segundas e quintas e pronto, olha, espero que tenham gostado Mr. I don't feel like it, never lived a dream life. Mr. I don't feel like it, never reached his true potential. Mr. I don't feel like it, never owned a multi-million dollar home. Mr. I don't feel like it, never tried and therefore never received. Mr. I don't feel like giving to others, never received much in return. Mr. I don't feel like working hard, never received the rewards of hard work. Mr. I don't feel like fighting through my tough times, never lived to see the good times. Don't be Mr. I don't feel like it.